Então, o áudio está desligado, é, Boa noite a todas, boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem, esteja todo mundo tranquilo, todo mundo protegido em casa. Vamos aqui, me foi feito um convite aqui para substituir um camarada, e... e aí eu atopei, porque não é bom deixar uma aula sem professor, né? Então, a gente topou o André, é, é, chapa nossa, ele falou, oh, meu, você quebra essa para mim? Quebra, não tem problema nenhum. Depois você paga um jantar para mim lá no Almanara, fica tudo em ordem. Gente, eu quero saber o seguinte, se eu consigo, se, se o meu, se o meu as, as minhas âminas aparecem aí pra vocês, eu tenho que subir tudo de novo. Eu tenho que subir, né? não está aparecendo, tem que subir espera um pouquinho, deixa eu ver como é que eu me viro aqui. Ah, tá. Então, vamos ver. Vamos ver aqui. Eu fecho aqui. Eu vou aqui. Eu vou aqui. E eu faço isso. isso. Apareceu aí, né? Muito bem, eu vou aqui. Bom, camaradas, então boa noite mais uma vez. Nossa aula de hoje é sobre socialismo, certo? Eu fiz a opção de fazer um recorte, tá bom? Eu não vou fazer toda aquela preleção que começa lá atrás, quando é, aquela casca de nós explodiu e saíram os planetas, e se condensaram os gases e os átomos vieram. Então, portanto, não vou contar a história do socialismo lá, dos primórdios, dos utópicos, da luta socialista, é, das fontes primais do, do, do, do socialismo científico, né, a economia inglesa, o socialismo francês, é, a filosofia alemã, não vou fazer esse pé. Eu vou fazer um corte que já entra de chofre no debate sobre socialismo, sua definição, as experiências do século 21, do século XX, perdoe-me, e a luta do, pelo socialismo no século XXI. Daí, então, está aí essa lâmina dizendo isso: né? socialismo para o século XXI, as experiências socialistas do século passado e a luta pelo socialismo no Brasil e no mundo atuais. Então eu vou focar mais nisso e deixo para o debate qualquer outra dúvida que venha surgir sobre a origem e outras questões mais, tá bom? A dinâmica aqui vai ser a seguinte, eu vou expor todo o conteúdo e aí depois nós abrimos para questões, perguntas que possam ser feitas, colocações, e aí nos blocos aí de cinco a sete questões, a depender da, da, da complexidade, a gente junta e faz, e comenta, ou responde, ou comenta esse bloco de questões. Questões que podem ser feitas oralmente, questões que podem ser apresentadas no chat aqui do Zoom, tá bom? Então, começaremos, então, pela definição que o Marx e o Engels vão dar de socialismo no Manifesto do Partido Comunista. O Manifesto do Partido Comunista é de 1848, é, e ele faz toda um, um, uma apresentação da concepção que os comunistas têm do mundo daquele, do capitalismo, então, do mundo naquela época, de como é que ele concebia a luta dos trabalhadores é, naquele então. Isso é 1848. O Manifesto do Partido Comunista é, portanto, a certidão de nascimento dos comunistas, não é? Existia um movimento comunista, existia uma ideia de comunismo, mas esse socialismo científico e essa ideia de partido comunista como um, um, um núcleo de revolucionários que atua de forma decidida no movimento operário surge é, a partir do Manifesto de 1848. E o nome do Manifesto não é Manifesto Comunista, é Manifesto do Partido Comunista, que vai dar justamente noção dessa parte do movimento é que vai procurar conduzir a luta dos trabalhadores no rumo do poder político. Há um trecho do manifesto muito significativo que, para mim, sintetiza o que vem a ser o socialismo e sua missão. Então, diz lá. A primeira fase da Revolução Operária é o advento do proletariado como classe dominante, a conquista da democracia o proletariado utilizará sua supremacia política para arrancar pouco a pouco todo o capital à burguesia, para centralizar todos os instrumentos de produção nas mãos do Estado, isto é, do proletariado organizado em classe dominante, e para aumentar o mais rapidamente possível o total das forças produtivas. Esse trecho do Manifesto do Partido Comunista do meu ponto de vista, ele sintetiza o que é exatamente o socialismo. O socialismo ele é poder operário. Poder operário que faz da classe trabalhadora, ou operária, ou proletariado, como se queira chamar, de classe dominada em classe dominante. No capitalismo, ela é classe dominada pelo capital, pelos capitalistas que exploram a força de trabalho da classe trabalhadora, do proletariado. No socialismo, há é uma inversão. O proletariado passa a condição de classe dominante, que institui um Estado próprio, que é uma máquina de opressão, que ele desenvolve sobre a burguesia. No capitalismo, o Estado é uma máquina de opressão da mão da burguesia, que exerce opressão sobre o trabalhador, para que ele continue sendo explorado e produzindo mais valia para a burguesia. O socialismo é uma inversão. O poder está na mão da classe trabalhadora, que passa a exercer poder sobre a burguesia em particular. Qual o objetivo desse Estado? É retirar da mão da burguesia os meios de produção. Paulatinamente. Por isso, para grifar aí pouco a pouco. Então, a primeira fase é a tomada do poder político e o advento do proletariado como classe dominante que vai usar o Estado para arrancar das mãos da burguesia todo o capital, centralizar esse capital paulatinamente na mão do Estado, que é o proletariado organizado em classe dominante, e o objetivo de concentrar essa, essa produção na mão do proletariado é aumentar rapidamente o total das forças produtivas, ou seja, aumentar a produtividade do trabalho e aumentar a produção e desenvolver a economia em favor da maioria da sociedade. Por isso que aí esse binômio poder e transição é a definição do que é socialismo. Duas coisas fundamentais para entender socialismo, em qualquer situação, em qualquer época. Poder e transição. É poder para transitar de um lugar para outro. O socialismo é um regime de transição. Então, vamos aqui firmar alguns conceitos capitais do socialismo. A questão essencial, portanto, do socialismo é o poder, o conteúdo de classe do poder. O conteúdo de classe do poder socialista é o conteúdo proletário. O o, o conteúdo de classe do Estado burguês, seja ele democrático, seja ele autoritário, é conteúdo de classe burguês, serve aos interesses da classe burguesa. Assim como os instrumentos de dominação de classe no feudalismo serviam ao senhor é, é, feudal e assim como os instrumentos de dominação de classe da, do sistema escravista serviam aos senhores de escravo, o Estado como instrumento de dominação de classe serve à burguesia de um determinado país ou internacional para o domínio dos trabalhadores. O socialismo, o poder, serve para o domínio da classe operária, dos trabalhadores do proletariado. Portanto, a questão essencial é o poder e o seu conteúdo de classe. O objetivo deste poder é operar e conduzir a transição. Veja, é, o objetivo do Partido Comunista não é chegar ao socialismo ponto. O objetivo do Partido Comunista é chegar ao socialismo para transitar para o comunismo. Não é isso ou seja o socialismo é um poder que Visa fazer a transição do capitalismo para o comunismo só que a transição ela não é automática eu não posso transitar automaticamente é preciso conduzir essa transição daí a importância do estado na mão dos trabalhadores a transição tem etapas e essa etapa a grande a primeira etapa é do capitalismo para o socialismo então, é preciso que esse poder conduza a transição do regime capitalista para o socialismo. Uma vez que você tenha atingido um razoável grau de socialismo, você tem as etapas de construção do próprio socialismo, que você precisa conduzir de uma etapa para outra etapa. E quando esse socialismo chega num patamar elevado, em que a esmagadora maioria das nações são socialistas, se não todas, pelo menos a esmagadora maioria, você inicia o processo de transição para o comunismo, com vistas, inclusive, a concluir o processo de socialização nos países em que isso não foi concluído. não é? é portanto, o poder socialista é um poder que visa a trabalhar a transição. Portanto, o Estado socialista é um Estado que trabalha por sua própria extinção pelo seu próprio fim como Estado. Por quê? Porque, na medida em que eu arranco a propriedade privada dos meios de produção, pouco a pouco, da burguesia, e socializo, e na medida que eu chego a um patamar tal de socialização que a propriedade privada deixa de existir, não há necessidade de Estado. Por quê? Porque, com o fim da propriedade privada, acaba-se as classes sociais, as diferenças de classes sociais. E... Ao acabar com as classes sociais, você acaba com a necessidade de Estado, de um instrumento de dominação de uma classe por outra. Portanto, o Estado socialista trabalha, luta, labuta pela sua própria extinção como Estado, não é? para inaugurar um regime em que a gente não haja Estado, em que haja a plena liberdade, aquilo que a Rosa Luxemburgo vai dizer, né? É uma, por uma sociedade que nós sejamos socialmente iguais, humanamente diversos não é, e totalmente livres. Esse é o objetivo é, último do Partido Comunista. O sujeito, portanto, desse Estado e deste processo é o proletariado, em aliança com diferentes segmentos da sociedade, que tem diferenças e contradições com o capitalismo. Então, o proletariado ele lidera, ele é a vanguarda da sociedade humana na sua luta contra o capital porque não é só o proletariado que tem diferenças com o capitalismo. Outras camadas sociais também o têm. Mas é ele o que mais sofre nas contradições, e, portanto, é ele que é chamado pela história a cumprir o papel histórico de enterrar o capitalismo, liderando o conjunto das sociedades de cada país. Então, o sujeito é o proletariado. O instrumento dessa vanguarda classista, que é o proletariado, é o Partido Comunista, que é a vanguarda da vanguarda. Então, a vanguarda ela constrói, a, a classe de vanguarda constrói o seu partido, que vai guiá-la e conduzi-la na luta por galvanizar a opinião da, ma da maioria da sociedade na luta contra o capital, para derrotar o capital e promover a transição para o comunismo. Portanto, a questão essencial é o poder. O objetivo deste poder é operar e conduzir a transição nas diversas etapas do capitalismo e do socialismo das etapas do socialismo, do socialismo para o comunismo. O sujeito desse processo, o proletariado, o sujeito histórico escolhido pela história, é o proletariado, chamado enterrar a enterrar a burguesia como classe, não é? e o instrumento desse proletariado, dessa classe, não é, é o Partido Comunista. Então, são conceitos capitais para entender toda a experiência do socialismo no século XX e para entender a luta pelo socialismo que se desenrola no século XXI. Bom, então, de posse desses conceitos que eu passei, a gente pode é, fazer um passeio rápido aqui pelas experiências do século XX. Aqui na coluna, aqui em amarelinho, aqui à nossa esquerda, nós temos a experiência soviética, nós temos a experiência do leste europeu e temos uma experiência que a gente destaca, que é da Albânia, pelas suas características peculiares. Não é? E na coluna aqui em vermelho à direita, nós vamos ter a China, a Coreia, Cuba, Vietnã e Laos, que são experiências que iniciam no século XX e que permanecem até hoje. A experiência soviética começa em 17 com a Revolução Russa. É a mais importante, talvez, a experiência, por, por ser a pioneira. É a primeira vez que o proletariado chega ao poder com base nos ensinamentos, nos postulados do manifesto do Partido Comunista. Porque em 1871, a Comuna de Paris, em Paris, não chega ao poder pelos postulados do manifesto. É o um movimento proletariado proletariado é, francês, parisiense, que destrona a, a burguesia, destrona o, o, a, a nobreza e desenvolve um processo que demora muito pouco tempo. Depois é afogado em sangue e não tem. Mas é com base nessa experiência que o Marx vai desenvolver melhor tudo aquilo que ele vinha pensando sobre democracia, poder, Estado, é, é, ele e o Engels, que eles iam desenvolver desde quando eles tinham 20 e poucos anos de idade. não é? é? Mas foi em 17 que você teve a primeira experiência vitoriosa de uma revolução com base nos postulados do socialismo científico. E foi liderada por Lenin, em 17, pelo Partido Comunista da Rússia, que era chamado Partido Bolchevique Russo. Não é? Essa experiência é, vive uma revolução em fevereiro de 17, que é uma revolução contra a monarquia czarista, que derruba a monarquia e instaura a república democrática burguesa, mas essa república logo se deteriora, não dá conta de atender as demandas do proletariado insurreto, né, armado, esse proletariado então sob a liderança do Partido Comunista, se reorganiza, mantém essa organização e fortalece a sua organização, na verdade, e tomou poder em outubro, novembro de 1917, e inicia a experiência socialista, não é? que vai durar até 1954, que é quando o Stalin está vivo ainda. Aí, com a morte do Stalin, é, você inicia, a partir de 54, 55 um processo de desmanche da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que vai durar até 90, 1991, que é quando encerra de vez com o desmanche de toda a União Soviética, aquela perestroika, glasnost, do Gorbachev. Então começa com Khrushchev, com a traição khrushchevista e vai concluir, não é, com o desmanche promovido pelo Gorbachev, não é? Essa experiência da União Soviética. É? O Leste Europeu vai na batida da União Soviética a partir de 45. Por quê? Porque o Leste Europeu ele chega ao socialismo na sua luta de libertação contra o nazismo. Então a união entre a, a, a, as resistências nacionais lideradas pelos partidos comunistas, os países do leste europeu, junto com essa união, dessas resistências com o Exército Vermelho, que vem empurrando o exército de Hitler para Berlim, essa experiência é em a si, a tomada do poder político nesses países, e esses países vivem uma construção de uns 10 anos, mas muito colada e muito dependente da União Soviética. Quando o União Soviética começa o um movimento de desmanche, o leste europeu começa a desmanchar junto. não é? E já em 89, com a queda do muro de Berlim, ela desmancha de vez. Não é? A Albânia é uma experiência um pouco diferenciada. Ela também vem na esteira da luta antinazista, mas a Albânia é o país que menos depende do Exército Vermelho para sua própria libertação. Não é Liderada pelo Emberhold, eles fazem a guerrilha na montanha e conseguem, então, combater o, o, o inimigo, o inimigo é, nazista sem muita é, é, ajuda da, da, do próprio Exército Vermelho. E eles mantêm a construção até 89, porque eles, eles, eles rompem com o cruchevismo já em 50 e pouco, e eles mantêm a linha de construção é, socialista até 89, com a morte do Enver Hodge, assume o Ramiz Alia, e aí inicia o processo de desconstrução que é super rápida porque ela entra é, é, é, na naquela lógica do fenômeno da queda do muro de Berlim né? então ela sofre um desmanche muito rápido já as experiências chinesa coreana cubana vietnamita e lausiana são experiências um tanto quanto distintas a China ela faz ela ela encerra ela toma o poder em 49 a partir de um processo diferenciado da União Soviética a União Soviética ela, ela faz um levante Popular e operário, junto com os soldados. Né? Já a China faz uma guerra popular prolongada com camponeses armados, fundamentalmente. Trava uma luta contra esse chamado exército republicano de Chiang Kai-shek, depois eles fazem uma trégua para combater o inimigo japonês. Essa trégua acaba com a expulsão do Japão e reinicia a luta entre Chiang Kai-shek e Mao Tse-tung, com a vitória do Exército Vermelho, liderado é, é, Comun... pelo Partido Comunista. Não é? a partir de 49 então eles iniciam o processo de construção socialista muito baseada numa ideia que até até pouco tempo atrás Cuba também levava, que era a ideia de um socialismo mais distributivista, não é? Acontece que num país atrasado como a China isso tem muitas dificuldades, mal tentam um movimento forte de salto adiante, mas parece que não dá muito certo, e aí nos anos 70 eles repaginam tudo e começa o um processo de abertura da economia, de aliança com os norte-americanos e de desenvolvimento da economia capitalista dentro do território chinês, mas o poder permanecendo na mão do Partido Comunista do proletariado chinês. Esse processo, então, vai até hoje e a China se torna, hoje, a maior potência do mundo, controlada pelo Partido Comunista, tendo a classe trabalhadora do proletariado no poder político. não É... é... A Coreia segue um caminho mais fechado, um caminho mais ortodoxo, digamos assim, né? E se mantém viva até hoje mesmo porque ela tem um poderio militar enorme, ela tem bomba atômica, então isso dá uma certa garantia a ela. Cuba trilhou um outro caminho, foi uma revolução guerrilheira na, na Encerra Maestra, combinada com a ação política em Havana e em Santiago, nas, nas, nos grandes centros, e aí eles tomam o poder em 59, dez anos depois da China, né? inicia um processo radicalmente democrático de construção do socialismo na pequena ilha, né? muito baseado na ideia de um socialismo distributivista. Atualmente, recentemente, eram, estão fazendo uma repaginação, desde Fidel, começou uma repaginação no sentido de introduzir elementos de capitalismo na vida da, da, da ilha, mas o poder mantido na mão do Partido Comunista e do povo cubano, para tentar ver se dinamiza a economia é, é cubana. O Vietnã viveu dois processos dolorosos, em 1954 eles expulsam os franceses, não é? e aí o país é dividido entre Vietnã do Norte e Vietnã do Sul, que fica dominado pelos norte-americanos, que entram no jogo, a, a França sai e os americanos entram, aí vem a guerra do Vietnã contra os Estados Unidos, que termina em 1975 com a vitória do exército vermelho vietnamita, não é? que também é fundamentalmente um exército de camponeses. É? O Vietnã procura uma construção, navegando da forma que, ela, que ele pode, dentro do mar de instabilidade, instaurada a partir da derrocada da União Soviética, desde 1954, mas depois adiante, pior ainda. E aí ela começa também a fazer um movimento de modernização da sua economia, tentando combinar elementos de propriedade capitalista com elementos de propriedade socialista. O Laos vai na mesma batida, só que o Laos é o mais, mais, o mais tardio, foi em 1975 que ele conquista na, dentro do mesmo esforço da luta de libertação do Vietnã ele também faz o seu esforço de libertação em 75, né? e segue sendo similar ao do a do Vietnã. São experiências muito diferentes tanto no processo de tomada do poder político, de construção do processo de tomada do poder, como de construção do próprio poder e da construção econômica em cada, desse, em cada um desses países, não é? No, no, no, no na Europa Houve, então, uma derrota de, em toda a linha e foi mantido então é, é, em funcionamento é, na Ásia e esse inquisto socialista em Cuba. Outras experiências tentaram ser viabilizadas na América Latina, como, por exemplo, Chile, é, outras tentativas, mas são sempre assustadas por N razões que nós podemos discutir é, mais adiante. Né? Mas as experiências conduzidas por partidos comunistas é, dentro dos postulados do que preconiza o manifesto do Partido Comunista de 1848, são essas experiências do século XX. Umas sucumbiram no próprio século XX, outras atravessaram, né, desde a sua fundação, o, o, o que lhe restava de século XX, e adentrou o século XXI é, de forma bastante exitosa, podemos dizer. Então, quais são as lições das experiências que nós podemos tirar? São cinco lições, eu estou aqui apresentando quatro básicas e vou apresentar na próxima lâmina, o que a gente considera decisiva. Uma lição é não há modelo único de socialismo. Então, quando a gente olha essas experiências de socialismo do século 20 e as que estão rolando no século 21, a gente percebe que não há um modelo único de socialismo, não há uma maneira única de construção socialista. né? E isso no próprio manifesto do Partido Comunista, o próprio Marx vai dizer isso, em outros escritos, o Marx, o Engels e o próprio Lenin vão dizer. Não é? É, o, o, o Marx e o Engels dirão, e no próprio Manifesto dito isso, que a revolução proletária é internacional, porque a classe é internacional. E a classe é internacional porque o capitalismo é internacional. Mas a tomada do poder político é nacional. E é, portanto, importante que os partidos comunistas que são partidos de classe também sejam partidos nacionais que defendam os interesses da maioria de uma determinada nação não é por quê porque a construção será se dará a partir de realidades e contradições muito concretas no âmbito nos dos, dos, dos limites daquelas nações não é porque são as duas categorias objetivas para definir a pessoa no mundo né a classe social é a qual ela pertence e a nação a qual ela pertence. São as duas categorias objetivas de definir o que é uma pessoa no mundo. né Você é o quê? Eu sou um proletário brasileiro. não é, é Eu sou um burguês brasileiro. Eu sou um burguês norte-americano. Eu sou um proletário norte-americano. Ou seja, a definição do, do humano, a identidade humana, ficar estabelecida ao longo de milênios de divisão de classes a partir disso, a partir do advento dos estados nacionais, as classes sociais e a nacionalidade, não é? Bom, então não há modelo único de socialismo porque não há nações únicas, porque mesmo porque o desenvolvimento do capitalismo é desigual nas diferentes nações. Então não há, não há como ter um modelo único de socialismo de construção social, de tomada de poder e de construção social. Portanto não há caminho único para o socialismo. Se não há um modelo único de construção, não há um caminho único para se chegar ao socialismo. Não é? Você veja que a Revolução Russa foi de um jeito, a Revolução Cubana foi de outro, a Revolução Chinesa foi de outro, a Revolução vietnamita, Cada um teve suas características e movimentações e peculiaridades para se chegar ao socialismo. Não há também passagem direta do capitalismo para o socialismo. Como não há passagem direta do capitalismo para o comunismo, não há passagem direta do capitalismo para o socialismo é sempre uma etapa de construção. Os chineses dizem que ainda estão na etapa preliminar, não é, de construção, ou seja, eles estão ainda tão numa fase em que querem chegar ao socialismo. E parece que o, o atual presidente da China anda anunciando que, nós, que eles já deram entrada, já saíram do jardim, não é, e já deram entrada ali no do hall, né? Já estão pendurando os casacos já estão começando, né? você vê, anos e anos de luta, eles vão dizer, agora é que nós estamos começando a tatear para onde é que vai esse tal desse socialismo, porque até então eles não estavam autorizados a dizer, não, nós estamos no socialismo já no sentido pleno, é socialista porque o poder é socialista, mas o país não é, não tem uma construção econômica socialista, ainda é um processo ainda em andamento. Então, não há uma passagem direta do capitalismo para o socialismo. Né? E a outra lição é que o socialismo é obra de milhões. Não é obra de um partido só, não é obra de um homem só ou de uma mulher só. O socialismo é obra de milhões. Desde a tomada do poder, o exercício do poder, até a construção econômica. Então, toda a vida socialista, desde então do processo de luta pela conquista do poder socialista, passando por seu processo de construção efetiva, seja do poder político, seja da economia, é obra de milhões, é obra do povo. O povo é construtor da história. Como diz o João Amazonas, né? o povo é o soberano construtor da história. Ninguém pode substituí-lo nisso. né? O que o Partido Comunista faz é liderá-lo. Né? Mas não pode substituí-lo. não é? E aqui estão... Por que eu estou levantando essas quatro coisas? Porque aqui tem erros. Essas lições nascem muito de erros e de acertos também da própria experiência que nós vimos aqui atrás. Não é? Por muitos anos, achávamos que o único modelo de socialismo viável era da União Soviética, que caminhou rapidamente para a socialização. Mas a União Soviética caminhou rapidamente para a socialização não foi por uma mera opção, foi porque as condições que estavam dadas acabaram empurrando-a para isso. Porque, no início, o Lenin havia proposto uma linha parecida com o que a China implementou nos anos 70 que é de abertura da economia, que é de introdução de elementos de capitalismo de Estado, que é concessão ao capitalismo para desenvolver as forças produtivas, só que isso acabou não se viabilizando concretamente. Não é? E a União Soviética se viu na, na, no imperativo de ter que caminhar rapidamente com o processo de planificação e socialização da sua economia da sua vida para enfrentar o que vinha, que era, sobretudo, a luta o nazismo e a, a, o cerco que os estados capitalistas faziam contra ela, então ela foi obrigada a caminhar. Isso levou, isso é uma das razões de que levam à dissolução da União Soviética, né? essa marcha acelerada, não é? passando por cima de etapas que teriam que ser amadurecidas antes. não é? Portanto, é, esse modelo único demonstrou que não era o mais correto. Tem uma história que se conta, se conta entre é, um estremecimento entre o mal e o Stalin, né? O, da, quando chega no fim da, da, da, da, primeira, da Segunda Guerra Mundial, o Stalin, a partir da Terceira Internacional, solta a ordem de é, depor as armas e construir frentes amplas, não é? com as forças burguesas nos países capitalistas. Não é? É, o Mao Tse-Tung mandou uma banana para a União Soviética, dizendo não, aqui não, Jacaré, aqui nós vamos para cima desse Jankajek, vamos beber o sangue dele. Mas por quê? Não, porque aqui estão tá dadas as condições da gente caminhar para o poder. E aí ele vai para cima e ele conquista o poder. Numa entrevista que é feita, eu não sei se é o H.G. Wells que faz essa entrevista com o Stalin ou se é um, uma outra figura, é, o cara vai provocar o Stalin, né o, o entrevistador. Fala o seguinte, o senhor tinha dado a seguinte orientação aos partidos comunistas do, do, do, do mundo inteiro, dizendo que é preciso arriar as armas e é, construir frentes. A China é, não obedeceu essa, a, a, essa diretiva o que isso tem a dizer a respeito disso? Aí vai assim, que os chineses estavam certos e eu estava errado. Ou seja, os chineses olharam suas próprias contradições e seguiram seus próprios caminhos. Não ficaram amarrados, não é, à experiência da União Soviética. Seguiram o caminho próprio. Portanto, esse negócio de não, de ter modelo único foi um erro que vários é, partidos comunistas do mundo no poder ou fora dele cometeram, não é? É, a própria União Soviética cometeu porque ela tinha como ela tinha chegado a um determinado patamar ela cometeu esse erro de achar que aquele era o modelão, não é? Essa ideia também do caminho para o socialismo, não é? Não há um caminho único, não há uma forma única de fazer revolução, não é? é há, há muitos caminhos, né? Há, há muitos programas, há muitas formas de construir o caminho. Esse também foi um erro que muitas, é, muitos partidos cometeram e que a vida foi demonstrando que não, que cada país vai ter o seu caminho porque em cada país há contradições específicas, né? A contradição geral do sistema capitalista ela tem é, expressão específica em cada país. Não há essa passagem direta do capitalismo para o socialismo. A União Soviética amargou isso, fez esse movimento rápido, não porque quis, do meu ponto de vista, mas porque foi levada a isso, né? E nos países em que as etapas foram sendo amadurecidas e você refreou um pouco o ímpeto, você conseguiu lograr sucesso, como é o caso da China, né? E essa ideia de que a obra de milhões, por quê? Porque houve uma burocratização da vida política eh, na União Soviética, né? Uma casta que quem dá o golpe contra o socialismo na União Soviética é uma casta que foi servada dentro do Estado socialista e dentro do próprio Partido Comunista, né? Que procurou, acabou substituindo a ação das próprias massas e perdeu ligação com essas massas. Não é? é? ao fazer isso, o partido então é, é, alige as massas do processo de tomada de decisão. E isso é isso é a morte para o socialismo. As massas que estão participando cotidianamente do processo é, de construção e de conquista do socialismo. Não é? Então são as lições das experiências dessas experiências do século XX, não é? dos erros e dos acertos que foram é, que, que existiram nessas experiências. Mas a lição magna, a lição mais importante dessa história toda é o que nós chamamos de fator subjetivo. O fator subjetivo é central para a derrota ou vitória das experiências. O que significa isso, companheiros? O que é fator subjetivo? O fator subjetivo é o sujeito histórico. Subjetivo tem a ver com o sujeito histórico. Ele é essencial para a derrota ou para a vitória. Então, foram os erros do Partido Comunista da União Soviética que levaram à derrota do socialismo na União Soviética. E esses erros vieram de onde? Vieram, um, do pouco domínio e do nenhum desenvolvimento a partir de determinada fase da teoria marxista. O Partido Comunista Soviética cristalizou-se em modelos, não é? perdeu o pé do real não viu o movimento dialético da realidade, das suas contradições. Não entendeu as passagens e etapas necessárias que ele deveria coordenar. Ao contrário do partido chinês. Dominando bem a dialética e o materialismo, eles compreenderam que eles precisavam fazer movimentos e inflexões. Precisavam conduzir com cuidado cada etapa da sua construção. Não é isso? Portanto, é, o papel do Partido Comunista como vanguarda da vanguarda, ou seja, o papel da classe trabalhadora e do seu partido de vanguarda, é essencial para o sucesso ou insucesso da experiência socialista em um determinado país. Não é? É... Eu estava assistindo um belo dia um empresário falando sobre por que é que não se tem que ter preconceito com a China para uma plateia de empresários norte-americanos. E ele dizendo que o Partido Comunista da China é hoje o maior gestor de todos os tempos. Porque eles conseguem fazer uma gestão da economia como nenhum outro gestor de nenhuma empresa de grande porte consegue fazer. Isso para um país inteiro. Portanto, é, numa mesa também sobre os anos da Revolução Chinesa, um especialista em China brasileiro falou isso, falou assim, Existem dez fatores que explicam o sucesso da China, mas o primeiro deles que vem no alto da lista é a existência de um Partido Comunista capacitado é, e conduzindo aquele processo. Portanto, quando você olha para as experiências de vitória e derrota, de manutenção e de queda, você vê que o papel do Partido Comunista como vanguarda da classe de vanguarda é central. E é por aí que as coisas começam a pegar. E é aí que o inimigo ataca. É no partido. Ele vai no partido, sempre. Porque ele precisa destornar... Se, se, eu, se eu enfraquecer o partido, se eu confundir o partido, se eu atrasar o partido, eu tenho vitória sobre é, é, o socialismo. o socialismo Se eu não fizesse, eu tiver um partido capacitado de conduzir, né eu vou ter enormes dificuldades para derrotar o socialismo. Portanto, a questão central é o fator subjetivo na construção do socialismo. Ele é uma lição importante. Partido comunista forte, teórica e politicamente capacitado, ligado à classe e às massas. Isso é importante. Domínio e desenvolvimento do materialismo dialético histórico. São essas duas coisas que faltaram a partir de determinado momento na União Soviética. São essas duas coisas que existem na China, que existem em grande medida em Cuba, que existe no Vietnã, que não existiu em grande medida na Albânia nem no leste europeu, é? Partido Comunista forte, teoricamente politicamente capacitado, ligado à classe e às massas. Lênin dirá uma palavra ainda mais forte, fundido às massas. Lênin dirá que é uma exigência histórica que o Partido Comunista não só se ligue, mas se funda às massas. Não é? E se funda às massas. E o domínio do desenvolvimento do materialismo do dialético histórico, porque só esse domínio me dá a condição de conduzir as etapas da luta pelo socialismo e do, da própria construção socialista. Eu preciso do um instrumental teórico para isso, portanto eu preciso dominá-lo e desenvolvê-lo. Então com isso eu falo um pouco da experiência do século XX e já adentro aqui a partir desses conceitos na luta pelo socialismo do século XXI. A luta pelo socialismo nesse, no tempo que nós estamos vivendo, ela tem essas questões aqui que eu acho que nos ajudam a situá-la. Primeiro, nós vivemos uma situação de defensiva estratégica do proletariado e de instabilidade mundial. A defensiva estratégica do proletariado se inicia lá atrás, com a experiência da União Soviética, com o desmanche da União Soviética, do leste europeu e as quedas todas que nós vivemos naquele momento, essa debacle ela foi fundamental para colocar o proletariado na defensiva estratégica e o capitalismo na ofensiva contra os trabalhadores do mundo. O fim da União Soviética, com todos os problemas que ela tinha aí no, no, no final do século da década de 80 é, e do leste europeu gerou não é o, o, o surgimento da unipolaridade norte-americana e, e colocou os trabalhadores na defensiva estratégica no mundo inteiro. Ainda mesmo nos países em que eles tinham um poder socialista. A instabilidade mundial tem a ver com a crise prolongada do capitalismo, que se inicia nos anos 70, não é? que vai ganhar um reforço nos, nos 80, nos 90. Em 2008, então, tem um boom da crise que está impactando até hoje. Portanto, nós temos uma crise que tem etapas de aprofundamento e deterioração, mas que começa, na verdade, nos anos 70. Nós vivemos, então, um processo prolongado de crise fundamentalmente é capitaneado e provocado pelo rentismo, ou seja, seja, botar dinheiro para render dinheiro dá mais lucro para o capital do que botar dinheiro na produção, só que isso gera uma crise mundial, porque se você não tem produção, você não tem extração de mais-valia, se você não tem extração de mais-valia, tudo é que um dinheiro. não dinheiro. É? Portanto, você tem uma crise muito forte é, que situa... A nossa, a nossa luta portanto, está situada numa defensiva estratégica do proletariado e numa instabilidade mundial provocada pelo rentismo, que provocou uma crise prolongada do capitalismo. No entanto, apesar dos pesares, ou por conta dessas contradições, a China, que é um país socialista, chamado Império Socialista do Meio, chegou à condição de primeira potência mundial e é comandada pelo Partido Comunista da China. Né? Dando... Sobeja as demonstrações da superioridade do sistema socialista em parte do sistema capitalista. Outro dado importante, que obviamente tem um papel da China fundamental nisso, é que os partidos comunistas governam um quinto da humanidade. Cerca de 1,58 bilhão e 580 milhões de pessoas são governadas pelo Partido Comunista. A gente, às vezes, não se dá conta desse dado. Lógico que aí tem o peso da China, que só, daqui, só ela que tem 1 bilhão e 400 milhões. Não é? Mas isso tem um peso enorme, fundamental, de força de trabalho, de, de, de, de, de, de, de, de recursos naturais. Eu tenho, aqui tem uma força enorme isso. Não é? A contradição entre o imperialismo e os povos, como traço marcante da quadra histórica, isso é um dado importante, porque cada vez essa contradição se acirra fortemente, impactando inclusive a própria Europa. E a questão nacional, portanto, ela emerge como expressão da luta de classes no mundo atual. Nessa questão da luta de classes, tá? a questão nacional como expressão da luta de classes, avulta o papel da América Latina que é um grande exemplo da teoria leninista dos erros fracos da cadeia imperialista. O que, é que o Lenin vai nos dizer no seu imperialismo, no seu livro Imperialismo e em outros escritos dele? Ele vai dizer que o Marx dizia que a luta, que o socialismo será conquistado primeiro nos países mais desenvolvidos. O Lenin dirá, a partir da teoria do imperialismo que não foi desenvolvida por Marx, ele dirá, não necessariamente. O que vai rolar muito provavelmente é que naqueles lugares em que a cadeia internacional do capital for mais frágil, mais instável, tem mais problemas, é provavelmente por ali que o socialismo vai vai vai vingar, não é? Vai medrar. Portanto, a América Latina com, com seus suas vindas e vindas, com suas lutas de libertação, não é? Com seus retrocessos é, é, provocados pelas suas elites e com a, os avanços provocados pelos trabalhadores e pelas forças progressistas, esse esse essa esse, esse cabo de força que desestabiliza o continente pode ser se transformar num é um elo frágil e pode transformar num elo importante de virada é, na luta pelo socialismo no século 21. Obviamente que não é só a América Latina, você tem o dado da Índia que é importante, o dado da própria Rússia que é importante, o dado da África do Sul e outros países africanos também que é importante, não é? é que você pode também colocar no, no peso aí. Não é? Mas a América Latina tem é, é uma forte candidata, né, para é, dar um trampo razoável para o imperialismo nesse século XXI. Bom, e como nós estamos falando da América Latina, vamos passar para o Brasil, né? Se a América Latina é esse lugar de instabilidade, o Brasil, como maior país da América Latina, não pode estar de fora dessa dessa apreciação crítica, não é? Então aqui, companheiros, vamos aqui falar sobre sobre a luta pelo socialismo no Brasil. Os companheiros podem verificar que nesses quadros abaixo, esses vermelhos, esses quadradinhos vermelhos abaixo, que aqui estão elencadas as grandes, principais contradições do capitalismo. Você tem a, a, a, a contradição das contradições, que é a produção social, essa apropriação privada. Vocês, talvez vocês tenham visto isso na aula de Estado e Classe de Economia. não é? Você já teve a aula. né? Essa contradição se traduz fortemente no mundo do capital, entre capital e trabalho, entre burguesia e proletariado. Ela se traduz também entre capital versus capital, os capitalistas competem entre si, né, é, por, por, por mercado, não né? é, e por domínio. É, há também a contradição capital e nação, ou seja, o imperialismo porque como o capitalismo é como capitalismo internacional. E a partir da, do, do advento do imperialismo, a partir de 1873, não é, você não pode mais falar propriamente, não é, que as economias nacionais estanques, já está tudo muito interligado. Né? O capital, para expandir os seus domínios, para expandir as suas aplicações os seus investimentos, ele precisa, então, expandir sua sua presença em outras nações. E aí, então, a luta de mercado por nações, né? em que o capitalismo, então, ele domina nações domina nações inteiras para poder delas extrair as, as mais elevadas taxas de lucro que ele pode... É, é, extrair. E aí, então, ele tem que se meter na vida política, econômica, cultural, educacional desses países que ela procura dominar, estabelecendo para esses países um papel é, na divisão internacional do trabalho e da riqueza. não é? Mas também uma outra contradição entre capitalismo e socialismo, não é? que vai ter, é, vamos dizer, a carta inaugural dela com o Manifesto do Partido Comunista de 1848, mas vai ganhar materialidade com a Revolução Russa de 1917 e um conjunto de revoluções que vão surgir a partir daí. Então, passa a ser sistema contra sistema. A contradição entre capital e trabalho vai ganhar também a dimensão geopolítica de luta entre capitalismo e socialismo, não é? que a gente vê com muita força hoje. É? No caso brasileiro... Não é? A gente costuma dizer em dialética que existe um conjunto de contradições. Existe a principal, que é capital e trabalho, mas existem contradições que, às vezes, avultam e ganham maior centralidade que, às vezes, a, a contradição principal. Ou se tornam uma expressão mais aguda dessa contradição principal em determinado momento. Contradição essa que é preciso ser vencida para abrir caminho para que a contradição principal, amadureça e a, o, o, o, a, aqueles países e o mundo transitem para um outro tipo de regime social. Muito bem. No caso brasileiro, a grande contradição que avulta, não é e que vem desde a época do descobrimento brasileiro, né ou da ocupação do território brasileiro pelo, pelo Portugal, é a contradição entre capital e nação, que vai se traduzir fortemente nessa contradição que nós vemos aqui. Não é? De, a nossa história é marcada fundamentalmente pela luta entre os setores antinacionais e os setores da nação. Os setores antinacionais procuram garantir uma inserção subordinada do Brasil na divisão internacional do trabalho e da riqueza. O setor da, da nação ela procura ter um projeto de desenvolvimento nacional autônomo, soberano e independente que insira o Brasil no jogo das nações de forma soberana e autônoma. Bom, essa batalha vem desde o pacto, da luta contra o pacto colonial que Portugal estabeleceu com o Brasil. E que se prolonga esse pacto colonial, ele é renovado em certa medida, é atualizado, digamos assim, em certa medida, quando Portugal sai de cena e entra a Inglaterra, mantendo o domínio sobre o, o, o Brasil. Quando a Inglaterra entra em descenso como império, emerge os Estados Unidos que passam a ser o, domina, o dominante é, de ocasião, não é? E que faz esse papel, cumpre esse papel até hoje. Os setores antinacionais, portanto, companheiros, são liderados pelo imperialismo, pelas por alguma potência estrangeira e na, e na atualidade pelo imperialismo norte-americano. O imperialismo, não podendo dominar sozinho o designado país, está de aliados internos. Então, eles têm aliado no latifúndio e na oligarquia financeira. Esses dois setores são setores formadores da elite brasileira mais reacionária. O grande latifúndio surgido das grandes capitanias hereditárias né? e a oligarquia financeira surgida dessa dessa dessa dessa, dessa elite agroexportadora né? que trabalhava ali as margens né, do Atlântico, fazendo a mediação entre a produção de cana-de-açúcar, de café, de borracha, de não sei o quê, e o além-atlântico, não é? que vem dar os banqueiros atuais. Portanto, esse setor reacionário se alia ao imperialismo, compondo um campo antinacional que promove, que quer manter a inserção subordinada do Brasil, que no caso presente, atual, é o Brasil produz matérias-primas produz, produ, produz é, produz, produz agricultura, ou seja, as chamadas commodities, né, produtos semi-manufaturados ou semi-processados, não é, ou seja, de baixo valor agregado, enquanto as nações centrais produzem é, é, é, o que há de mais elevado em tecnologia ou de valor agregado, não é isso? Está representado fortemente pelo latifúndio e muitos juros, não é? Um, promove a, a, a festa financeira de vários setores do imperialismo e dos setores especuladores, especulativos internos. Do outro lado, nós temos a nação, que é composta pelos trabalhadores, pela chamada pequena burguesia, que é o pequeno e médio proprietário rural e urbano, e a classe média gerencial, e, grande setor, e setores né, do grande setor produtivo nacional. A esses setores interessam um projeto de desenvolvimento nacional soberano. Por quê? Porque esses setores têm contradições concretas com esse campo antinacional. Só que, deste, se aqui neste campo é o imperialismo que coordena e comanda, neste campo aqui só tem uma classe capaz de conduzir esse projeto nacional de forma consequente, que são os trabalhadores, ou a classe operária, ou o proletariado brasileiro, que é todo mundo que vive de salário, não é? e boa parte deles é daqueles que produzem a riqueza da nação. O grande setor produtivo nacional não é capaz de liderar o processo. Por quê? Porque a sua condição de classe não permite que ele vá além de, certa, de certo limite. Porque ele tem contradições com esse setor, mas também tem certos interesses comuns com esse setor. não é? A pequena burguesia idem, a pequena, a pequena burguesia ela tem muitas contradições com esse setor. Né? Tem muitas contradições com esse, mas também tem interesses, alguns interesses é, comuns com o setor da grande burguesia. Não é isso? No entanto, esses setores estão jogados objetivamente no campo da nação, porque eles têm contradições maiores e mais profundas com o setor antinacional. Só os trabalhadores são capazes de conduzir o Projeto Nacional de Desenvolvimento. Por quê? Porque eles não têm nada a perder. Eles não têm compromissos e rabos com ninguém. Os trabalhadores têm um projeto que é o um projeto de libertação deles como classe. Só que para libertar-se como classe sozinho, eles não dão conta. Então, é preciso que eles, como diz o manifesto, né? componham um campo para ganhar força, e acumular forças para derrotar um inimigo mais potente, que é o imperialismo que lidera o latifúndio e a oligarquia financeira, não é isso? Esses trabalhadores então propõem à nação um projeto de desenvolvimento nacional soberano que procure galvanizar esses setores, inclusive o setor produtivo, não é? Como um instrumento capaz de garantir a independência nacional e como um caminho para o socialismo para os trabalhadores. E aqui vem uma dialética, não é? é... Para chegar ao socialismo, o caminho brasileiro é o projeto nacional de desenvolvimento. Mas para o projeto nacional de desenvolvimento dar certo, somente o poder socialista é capaz de dar consequência a esse projeto. Por isso, os trabalhadores são a liderança desse processo. A grande tarefa dos trabalhadores, portanto, nessa quadra histórica que atravessa os trabalhadores brasileiros, é derrotar os setores antinacionais, conquistar a verdadeira independência nacional e abrir caminho para o socialismo. Então, temos aqui ó, o Projeto Nacional de Desenvolvimento. A sua meta é a independência nacional, essa grande tarefa que está posta para a nação brasileira e para os trabalhadores como líderes dessa nação. não é? Porque é uma tarefa inconclusa a independência nacional. Ela não está concluída, ela está meio caminho. Não é? Quais são os alvos do Projeto Nacional de Desenvolvimento? O imperialismo, o latifúndio e a oligarquia financeira. No latifúndio, sobretudo, o latifúndio improdutivo. Qual é a aliança que deve ser feita dos trabalhadores com os pequenos e médios proprietários urbanos e rurais, a classe média não proprietária, que é essa classe média mais gerencial do sistema, e os setores da grande burguesia produtiva, que tenham contradições agudas com o imperialismo, o latifúndio e a oligarquia financeira? Que tipo de poder os trabalhadores vão propor para comprar... É, é, é, é, é, é, contemplar esse conjunto um governo de democracia popular patriótico e progressista não é como é que os trabalhadores vão propor o financiamento do projeto nacional de desenvolvimento substituindo o rentismo que é cataneado por essa tropa pelo desenvolvimentismo liderado pelos trabalhadores e pelos setores produtivos não é Inver, fazendo inversões de, do, do produto interno bruto em investimentos produtivos, óbvio e reforma do sistema financeiro nacional para que ele fique a serviço da produção e não de gerar dinheiro por dinheiro, não é? e alterando o perfil da dívida pública. É preciso que o orçamento da República deixe de ser comprometido em 45% para pagar juros a banqueiro, não é? para que seja comprometido majoritariamente em desenvolvimento econômico, em desenvolvimento social e em desenvolvimento da democracia brasileira. Então, isso aqui, vamos dizer assim, é as metas do Projeto Nacional de Desenvolvimento. E aí vem as tarefas desse Projeto Nacional de Desenvolvimento, que é, vamos dizer, a plataforma que os trabalhadores apresentam aquele conjunto de aliados. Né? Unir, fortalecer, defender e desenvolver a nação em todos os âmbitos, promover integração internacional solidária e soberana, edificar Estado democrático e democratizar a sociedade, garantindo acesso à educação, saúde cultura, emprego, moradia, etc., valorizar o trabalho, combater as desigualdades sociais e regionais e toda a ordem de discriminação. Tudo que for discriminação será combatida. Criar as condições favoráveis à emancipação das mulheres. Não é possível construir uma nação com 50% dela não é sendo tratada como como cidadãs de segunda ou terceira categoria, né? sendo oprimidas, sendo violentadas, não é ganhando menos que os homens, não é possível. Então, é preciso criar as condições favoráveis à emancipação das mulheres. Combater o racismo e promover a igualdade. O racismo é um problema sério na construção do Brasil. Foram mais de 300 anos de escravidão. E foi do trabalho escravo, do trabalho do homem e da mulher, que foi trazida escravizada lá da África e de seus filhos aqui no Brasil, que o Brasil se construiu como nação. Não existiria Brasil se não existisse o trabalho desses homens, dessas mulheres escravizadas no Brasil. Portanto, combater o racismo, promover a igualdade, para garantir unidade nacional e para garantir os direitos e, e, e efetivamente né, compensar o que foi feito com essas pessoas, os seus é, é, é, é, digamos assim os seus. É, como é que fala o nome? o é, um nome são os originais, né? É, é preciso compensar isso. Então é preciso combater o racismo e promover a igualdade, proteger o meio ambiente, melhorar a qualidade de vida, não é? Proteger o meio ambiente que, que, que aliás é um programa do José Bonifácio. Aliás, o combate à escravidão é um programa do José Bonifácio. É, o o a defesa do meio ambiente é um programa do José Bonifácio. A incorporação do índio à sociedade brasileira é um programa do José Bonifácio. É, então a gente assim tem também a gente a gente não está criando do nada né porque porque são tarefas que estão inconclusas né? que vem desde o processo de nossa luta por independência então proteger o meio ambiente é fundamental para o desenvolvimento nacional não há desenvolvimento nacional sem meio ambiente preservado não há preservação ambiental sem desenvolvimento nacional E melhorar a qualidade de vida das pessoas né? não é só proteger a natureza mas melhorar a qualidade de vida das pessoas inclusive nos grandes centros né? defender a cultura nacional porque é por aí também que as pessoas que eles atacam a, a independência do Brasil e é por aí aliás que o Bolsonaro tem atacado a todo a todo o país é pela cultura nacional apoiar e difundir a ciência tão viripendiada né, e tão negada né promover a educação pública em todos os níveis educação de qualidade crítica capaz de ter o um papel libertador nas mentes então essa é a plataforma vamos dizer, assim básica que os trabalhadores devem propor aos seus aliados de classe para combater o imperialismo, o latifúndio, a oligarquia é financeira, conquistar a independência nacional e marchar para o socialismo. Camaradas, com isso eu encerro dando para vocês sugestões de leitura, não é, para entender essas coisas que acabamos de colocar aqui e outras mais. Então, Marx e Engels, o Manifesto do Partido Comunista, que é Certidão de Nascimento, como isso que não conhece isso, não conhece a própria, o próprio Nascimento como, como partido. Né? Engels, Do Socialismo Utópico ao Socialismo Científico, um livro fenomenal né, para entender socialismo, a Gênese do Socialismo. O de João Amazonas, Os Desafios do século do Socialismo no Século XXI, né, onde tirou grande parte dessas questões que nós estamos abordando aqui. O livro do Renato Rabelo, Ideias e Rumos, em que ele aprofunda as questões tratadas pelo Amazonas no livro dele e dá e trata de questões mais relacionadas ao Brasil, né? e o programa socialista do, para o Brasil, do Partido Comunista do Brasil. não é? Seriam essas as questões que eu queria dizer, agradecida a vocês, espero ter ajudado e agora nós podemos abrir para o debate. Não sei quanto tempo eu tomei, porque ninguém controlou meu tempo, ninguém me disse nada, mas espero que não tenha aborrecido demais. Ficou dentro do tempo. Obrigada, Elton. Agora a gente vai abrir aqui para as perguntas. Helder, eu, eu vou só fechar o seu compartilhamento de tela, pode ser? Pode. Eu Estava tentando fazer isso aqui, mas eu me atrapalhei. Eu vou abrir para as perguntas. Quem quiser é, pode se inscrever pelo chat. O, o André já se inscreveu aqui. Gente, eu vou então deixar o André fazer a primeira pergunta, aí quem quiser em seguida já se inscrever, pode colocar o um nome aqui que. André, por favor. É, na verdade, Helder, o... a gente exibiu, está exibindo né, essa aula para algumas páginas. Eu dei uma rodada nelas e eu captei aqui duas perguntas. E uma terceira que não é mais pergunta, é, uma, é mais um, inquietações, vamos dizer assim. Então eu tentei transformar essas mensagens que vêm aí de fora em, em questionamentos aqui para você aproveitar o debate e aprofundar aí. Né? A primeira é mais ou menos o seguinte, é justo atribuir o fim da União Soviética apenas é, ao período que você chamou de desmanche não houve erros nos governos do Lenin e sobretudo do Stalin. Essa é uma pergunta que você deve ter ouvido algumas vezes na sua trajetória. E a segunda que você ouviu ainda mais, se a China é ou não é socialista mesmo. E a pergunta que eu lhe faço, aí um pouco porque tem tem aquelas provocações ali, o pessoal vê matéria de blog, o pessoal vê, lê no jornal e já dá coisa como fato consumado, que o PCdoB vai acabar, vai tirar o símbolo, vai tirar o número, vai tirar a força o martelo, vai virar, vai fundir com o PSB, vai virar socialista, existe um, existe um alvoroço em torno de uma outra matéria que surge na mídia. Mas o fato concreto é que o Comitê Central já destacou um pouco que, por exemplo, no próximo congresso nosso vai ter uma um debate, né, em todos os pontos sobre o programa do partido. É, o programa atual que foi aprovado em 2009 no na época, no 12º congresso, ele tinha como pano de fundo um momento político inverso, né, ao atual, é o governo Lula, mesmo com a crise do capitalismo, que na época estava, o Brasil até reagiu bem, mas o mundo estava ainda aos né mas o Brasil estava numa fase promissora economicamente, politicamente, e isso acabou, digamos assim, é... se desdobrando na, um pouco nas perspectivas, né? na, na linha de algumas propostas do, do nosso programa. Com a, essa virada que teve, talvez a partir de 2013, mais acentuadamente, porque teve a recessão, um golpe contra a Dilma, Temer, Bolsonaro, pandemia, muitas das condições sobre as quais a gente tentava construir o programa não existem mais. Né? Então, minha pergunta aí, dialogando com essa turma, essa turma mais assim, afoita, preocupada, e partido... Deixar de ser. A pergunta é o que que você acha que nós que é preciso debater do ponto de vista programático no PCdoB? O que que do socialismo a gente deve ficar atento no período atual? É que, Helder, como nós não temos outras perguntas aqui inscritas, acho que já pode passar então para a resposta dessas do dos está assistindo a gente, as duas primeiras a gente que a André colocou e a terceira pergunta dele. Hum, hum, hum. Vamos lá. O pessoal está tímido, é? Eu intimidei, o pessoal foi... Fica intimidado não, gente. Das duas, o pessoal está tá tudo certo, ninguém tem dúvida nenhuma, está tudo certo. Está claro o socialismo na cabeça da galera, né? Ou as dúvidas são tais que a gente não conseguiu sequer tocar, né? E despertar, né? despertar, mas vamos lá. né? Bom, é, na minha fala, eu procurei, e talvez eu não tenha sido bastante explícito nisso, mas eu procurei demonstrar que, na verdade, o problema o problema do desmanche não está no desmanche em si. Né? Eu falei das lições. Quais as lições que nós tiramos? Não é? Nós tiramos a lição de que é o seguinte, não existe modelo único de socialismo, não existe caminho único para o socialismo, não existe passagem imediata para o socialismo, não é, não é possível conduzir o socialismo sem as massas, não é? e não é possível ter socialismo sem Partido Comunista capacitado para tocar. E aí eu citei, o Partido Comunista da União Soviética perdeu o um pé na realidade, foi construída uma, uma casta interna. É? Onde é que está o erro do Partido Comunista na União Soviética? Então você, Eu comentei, a União Soviética foi obrigada a seguir uma trilha de senda batida, de marcha forçada para o socialismo, que talvez ela não quisesse seguir. Se você pega aquele livro do Luiz Fernandes, A Revolução Bipolar, ele dá pista disso. Não foi propriamente uma escolha. As condições levaram naquele então aos operários russos a caminharem rapidamente para o desenvolvimento socialista, por quê? porque eles iam enfrentar um negócio fenomenal ali pela frente, eles já previam isso, está vindo, tá vindo pancada aí, né? nós, nós podemos nos atrasar, por quê? Porque originalmente o Lenin tinha levantado a ideia, gente, vamos fazer a NEP que é a nova política econômica, né? a nova economia política, a nova política econômica, na verdade é a nova política econômica, né o que é que nós temos que fazer? Nós temos que eletrificar toda a Rússia e os, as repúblicas que estão conosco, não é? Nós vamos desenvolver indústria, tal. Ocorre que o cerco, primeiro que assim, em 17 você toma o poder, em 18 você enfrenta 14 nações capitalistas que tentam invadir o território russo, né, para derrotar a revolução. É? Eles, a, a Revolução resiste, acaba impondo às 14 nações, sobretudo à Alemanha, não é? um pacto em que ela cede muito território para a Alemanha, e com isso ela ganha uma pequena paz para tentar se construir. Ela precisa eletrificar, ela precisa botar máquina a vapor, trem para cortar o território inteiro. Com que capital? Se eles acabam, se eles são uma, uma, uma, uma economia eminentemente agrária, com algum pequeno desenvolvimento capitalista que rolou no, no, no, no surto liberal do Czar, entendeu? Teve certa, certa burguesia, ficou toda animada, botou dinheiro tal. Você tinha os capitalistas, mas era, era um negócio muito incipiente. Então, como é que eu faço? O ele assim, vamos abrir isso aqui, vamos trazer para dentro. E até foi feito de forma tímida, né? Ocorre que, por exemplo, os caminhões que eram vendidos para a União Soviética, eles vinham sabotados. Os equipamentos cedidos vinham sabotados. Os transformadores que a União Soviética comprava, a peso de ouro, porque para para a Rússia era tudo mais caro. Tudo era vendido muito mais caro que no mercado internacional. Eles faziam das tripas, coração, comprava o negócio, o negócio tinha com defeito. O que eles que eles começaram a fazer? os peões operários e engenheiros remanescentes passaram a estudar esses equipamentos para imitá-los, encontrar onde é está o problema e poder produzir o próprio caminhão, o próprio transformador. Ou seja, era um cerco, assim como Cuba sofre um cerco impiedoso dos Estados Unidos, a Rússia vivia um cerco impiedoso dos Estados capitalistas europeus e dos Estados Unidos. Não é? Bom, aí o cara olhou um pulador e falou assim, por esse caminho aqui a gente não está andando, porque não está funcionando. Então eles começaram a fazer: vamos fazer plano quinquenal, vamos, vamos botar massa para trabalhar. Aí é que veio o novismo que é aquele peão que fala o seguinte: bom, eu vou dar, eu vou trabalhar a minha hora e vou dar mais não sei quantas horas de graça para a revolução. Aí começou o movimento estacanovista, tal movimento voluntário da juventude. Foi para o campo fazer colheita. Ou seja, você tem um processo de construção. Difícil, então, eles vão eles vão numa marcha batida. Essa marcha batida não foi salutar para consumo socialismo na União Soviética. Então, começa lá atrás. não é Outra coisa, o Partido Comunista, diante das enormes vitórias obtidas na economia, na política e na guerra, não é? deita em berço esplêndido, fala, não, é por aqui que vai. Não é? Com os sucessivos ataques e sabotagens, a máquina de espionagem, a máquina burocrática, ela ganhou robustez. O exército sobrepõe a sociedade. Então, esse inicia um processo de erros que o Stalin já começava a apontar, falava, eita, tem erro aqui na nossa construção. Na economia, eles não perceberam o salto que eles tinham que dar do desenvolvimento extensivo para o desenvolvimento intensivo. São erros de construção lá atrás, que vem lá de trás. Não é? e que deram um aso ao que foi feito. Quando Stalin morre, o Khrushchev chega e fala, não, isso aqui é tudo coisa de crime de criminoso, vamos aqui fazer um caminho diferente. Só que o conteúdo é outro, o conteúdo já não é mais socialista. O conteúdo é de retorno ao capitalismo. Porque já havia já, já estava apartado o Estado da classe operária. Agora era o Estado de uma classe burocrática, que se tornava uma classe dominante, não é uma coisa meio híbrida, meio mal resolvida. Então, assim, os problemas a gente traz, de trás, é? de uma primeira experiência, de erros cometidos, sim, de uma primeira experiência, é? e que não foram pequenos. Então, portanto, a gente... Ó, tem problema lá, entendimento. não é? Como teve problema na China, como teve problema na, na, na Europa, como teve problema em Cuba. Tem um monte de erros de construção das primeiras experiências. Não é? Agora, a gente faz a crítica desses erros em que campo? Essa é a questão. Em qual campo a gente faz? A gente faz no, no campo do proletariado, na perspectiva de classe do proletariado, ou a gente faz a crítica na perspectiva da burguesia, da pequena burguesia? Esse é o debate. O que o Partido Comunista fez do Brasil fez nos anos 80 foi fazer a crítica dessas experiências na perspectiva do marxismo, na perspectiva da classe trabalhadora. E não na perspectiva da pequena burguesia ou da classe. Ou da, da burguesia. Ou erros existiram, mas também existiram enormes vitórias, grandes vitórias, grandes grandes êxitos, que a gente não pode apagar. Não é? Agora, a gente aprendeu com os erros. Que lições nós tiramos? Foi isso que eu falei. Que lições nós tiramos dos erros e dos êxitos da primeira experiência? Daqueles, Dos erros que levaram ao desmanche e dos êxitos que mantiveram a experiência viva. Nós tiramos que não há modelo único, que não há caminho único, que não há passagem direta e que não há possibilidade de construção sem as massas. E que é importante ter partido comunista forte e capacitado para conduzir esse processo, porque, como dizia João Amazonas, o peixe começa a apodrecer pela cabeça. Então, a gente apontou essa, essa, essa, essa nossa lição dessas experiências, não é? É, o que me leva a outra a outra questão. A China socialista é, porque eu abri minha aula dizendo isso no manifesto do Partido Comunista. O que define que um país é socialista é o conteúdo do poder. Por isso que a União Soviética deixa de ser socialista a partir de Khrushchev, porque o conteúdo do poder já não é mais proletário e revolucionário. O conteúdo do poder do, da, da, do Estado chinês é proletário é marxista, é leninista. Então, eles conduzem a economia com aquele monte de capitalismo que tem lá dentro a partir do poder operário, em que a classe operária é a classe dominante e que submete o capitalismo ao seu planejamento. não é? O próprio Elias Jabur está faz, fazendo tese sobre isso, a chamada economia do projet, do projetamento, né? o conceito do projetamento, ou seja, não é um negócio tão amarrado como era o plano quinquenal soviético, mas não é liberalismo é, é, burguês. É um negócio amarrado a partir de, de, de, de metas que você estabelece e você vai procurando manejar conforme o desenvolvimento concreto das contradições que a existência do capitalismo em território socialista geram. Tanto é que nesse nessa etapa atual a uma maior socialização dos meios de produção. Esse é o grande reclamo do, do, do, dos, dos capitalistas internacionais. A, a, a Folha, a Veja, estamparam. Quando o tal do Xi Jinping tomou o poder, foi o seguinte, vamos começar a socializar mais coisa aqui, viu? Não, não pode. Não, estava tava no caminho tão bom, vocês eram capitalistas. Não, nós nunca fomos capitalista. A gente usou o capitalismo para desenvolver as suas produtivas. E agora estão iniciando um processo de socializar mais setores da economia e da vida, da, da vida nacional. Há uma grande participação do povo nas condições, na, na condução da, da vida econômica e política. Aliás, a vitória sobre a Covid se deve fortemente pela unidade nacional conquistada a partir da democracia socialista. Chinesa. Então, é um país socialista. Por quê? Porque o conteúdo de classe do seu Estado é proletário. E a característica desse Estado é revolucionária no rumo da construção socialista socialismo. Então, é isso que faz um país socialista. Não é ele estar tá com tudo socializado. Não é ele não ter capitalismo. Porque, de novo, é o modelo soviético. né Como os soviéticos caminharam rapidamente para a socialização, o modelo de capitalismo de socialismo é socialismo, país socializado. O modelo cubano, né socialismo distributivista. Nós somos pobres, mas nós distribuímos a nossa pobreza. Eles descobriram que por aí eles tinham muita dificuldade, queriam muito caminhar para outro caminho, não conseguiram. E agora estão tentando fazer um movimento para sair dessa, de, de, dessa visão que, a, a qual eles foram levados em grande medida. Não é? Portanto, o conteúdo que faz o Estado socialista é o seu conteúdo de classe. Não é se ele tem mais ou menos socialização. É óbvio que a tarefa é socializar. É óbvio que a tarefa é a construção do socialismo e a aceleração dos meios de produção, não é isso? Mas a China é socialista porque, porque essencialmente o poder é da classe trabalhadora chinesa, conquistada pelas armas em 49, não é? No caso brasileiro, essa questão das novas condições, não é? é nós vamos ter que de fato rever o nosso programa em, em grande medida, né? Mas eu acho que os aspectos centrais se mantêm a questão da independência nacional se mantém como tarefa fundamental. Por que, que eu falo tarefa fundamental? Vocês vão ver isso em tática estratégica, vocês devem ter uma aula sobre tática estratégica, né? uma próxima, alguma aula vocês vão ter, acho que é de partido, não sei se vocês já tiveram, mas pela ordem da, da, do, do, do, da, da escola, a aula de partido vem depois da aula do socialismo, não sei se vocês vão ter a aula, se já tiveram. Mas o que, o que, que se discute? Né? O Partido Comunista, fora do poder, dentro do poder também, né? Óbvio, mas fora do poder, ele discute suas tarefas, Quais são as tarefas dos trabalhadores? A tarefa dos trabalhadores russos era acabar com a monarquia czarista e instaurar a República Democrática Burguesa. O Lênin falava isso. Olha, a grande tarefa dos revolucionários russos, do proletariado russo, é por fim a monarquia czarista e instaurar a República Democrática Burguesa. Lênin não estava em tela, quando o Lênin levantou essa bandeira, a Revolução Socialista de imediato. Ele chegou a ele chegou a cogitar a possibilidade de um período prolongado de República Democrática Burguesa na Rússia para amadurecer as condições da Revolução Socialista. Mas as coisas na Rússia se deram de forma tão vertiginosa que ele olhou para um lado, olhou para o um outro e falou assim, rapaz, o negócio amadureceu muito mais rápido do que eu supunha. Então, a tarefa da República Democrática Burguesa recém-conquistada já tinha envelhecido. E a luta por se transformou na hora do dia. Todo o poder é o No caso brasileiro, a pergunta que se faz é a tarefa da conquista da efetiva independência nacional já caducou? Não me parece. Pelo contrário, se aprofundou como tarefa histórica do proletariado brasileiro. Sobretudo com Bolsonaro, com toda essa desnacionalização, entrega, bagunça, desmonte da nação, a tarefa de independência ganhou central, maior centralidade ainda, do meu ponto de vista. Então, o coração do programa socialista parece que mantém-se intacto. Ou seja, a grande tarefa do proletariado brasileiro é a conquista da efetiva independência nacional e a construção de um projeto de nação que a reconstrua. E aí talvez seja a diferença. Né? Eu não parto de uma nação com uma certa diversidade econômica construída com um parque industrial... Eu parto de uma nação destruída. Bom, então, ele, o, o, o Projeto Nacional de Desenvolvimento, talvez ele ganhe característica de projeto de reconstrução nacional. E talvez ele requeira um moleque de alianças mais amplo. A vida vai dizer para gente. Então, talvez seja essa a renovação que a gente tenha que debater. Eu falo talvez, camaradas, porque está em aberto, né eu não estou aqui definindo nada, não está nada definido. Não é? A pergunta do André é pertinente. Olha, mudar as condições, o programa se mantém, eu acho que esse, essa tarefa essencial do programa é mantida. A conquista da efetiva independência nacional liderada pelos trabalhadores brasileiros. Agora, esse projeto nacional, ele não se dá mais nas condições anteriores. Talvez ele se dê nas condições de reconstrução nacional. Ou seja, não é pegar uma nação construída e, a partir daqui, edificar um projeto de independência. Não, é uma nação que é destruída, não é? E, e, e que nós precisamos reconstruir. Então, isso talvez mexa razoavelmente nessa, nessa, nesse conteúdo do Projeto Nacional de Desenvolvimento. Talvez aquela plataforma que eu apresentei no fim seja muito insuficiente, muito superficial ainda para o que nós temos que fazer. Talvez seja isso. Mas o que eu acho é que a tarefa a tarefa posta para os trabalhadores como uma tarefa estratégica, que eles precisam cumprir da independência efetiva do Brasil, eu acho que ainda se mantém no centro da, da nossa estratégia política. Obrigada, Helder. É, nós temos mais três perguntas, duas aqui no chat. Uma da Mônica. A Mônica é presidente do Pesce do de Varginha. Ela está perguntando o que você acha na atual conjuntura, se é possível retornar o socialismo na União Soviética. Ela ainda comenta aqui que ela fica tentando imaginar ainda quanto tempo levará para a implantação plena do socialismo na China, e que eu pensando na possibilidade de retorno da União Soviética e sonhando com o dia que a gente consiga realizar isso aqui no Brasil. A Jose que está aqui na sala também, ela pergunta é, como podemos analisar o processo de Cuba nessas etapas de transição de, do, socialismo, do é, socialismo e comunismo. Ela comenta que ela esteve lá em 2017, um jornalista-membro do Partido Comunista, diz que o país procura o seu caminho próprio, com a cara do seu povo. Hum. Aqui no Facebook a gente também tem mais uma pergunta do Ciro, lá de Belo Horizonte. Sim. Essa, é, eu, essa última essa pergunta sobre Cuba eu não peguei toda como é que é mesmo tá. ela quer saber é, como que a gente pode analisar o processo de Cuba nessas etapas de transição para o capitalismo pro e para o socialismo comunismo ela diz que quando ela esteve lá um membro do Partido Comunista comentou que o, o país procura o seu caminho próprio um socialismo comunismo com a cara do povo cubano respeitando a identidade e a cultura Locais. É, o Ciro, de Belo Horizonte, ele está querendo, ele comentou aqui pelo Facebook, um dos pilares de um projeto nacional de desenvolvimento é a aliança com o setor produtivo, mas o quanto esse setor está cooptado pelo rentismo, como conseguir atraí-lo? E José, também no Facebook, é, estamos preparados para uma revolução socialista? Ele é do PC do B de Capela do Socorro. Eu falei José, mas acho que ele é conhecido como Braço. São então essas as perguntas. Essa última em é especial. Bombástica, Repar. O pessoal demora para começar a fazer as perguntas, mas depois não gato. Então vamos lá, companheiros. É... Sim, é possível retornar o socialismo na Rússia, né? É possível retornar. Como vai ser? Em que condições vai ser? Difícil dizer, mas é possível retornar. O, o, o, o nosso saudoso João Amazonas ele dizia o seguinte sobre o socialismo no século XXI. Eu recomendo muito a leitura desse livro do João Amazonas, né? O velho evidente, né? O velho evidente. Ele ele dizia o seguinte. Assim, olha. As primeiras décadas do século XXI, ela vai ser tomada por luz e sombra. Mais sombra do que luz. Mas, ao desenrolar as décadas, a luz sobrepor, vai, vai sobrepor às sombras. Ele vai dizer, existem cinco lugares que podem virar. O jogo, um é a Rússia, o outro pode ser a África do Sul, o outro pode ser a Índia, o outro pode ser o Brasil. E a China pode cumprir um papel essencial, porque ela, pode ser, ela, vai, ela, ela certamente se tornará a primeira potência do mundo no século XXI. Não sei exatamente quando, mas vai se tornar. E ela pode causar, a partir daí, uma grande virada e pode ajudar esses outros países a, a, a ser essa, essa mola que pode virar bastante o jogo internacional. Vocês vejam que o velho farejou bem. Porque quais são as nações que podem virar o jogo? A própria China, que já virou como primeira potência, a Rússia, que tem um poderio nuclear e econômico impressionante. A Índia, que é um país descomunalmente grande e populoso, que tem setores da economia deles altamente dinâmicos. né? A África do Sul, que veio no movimento, mas parece que estancou. né? E não é à toa que os norte-americanos focaram também esses países. Procuraram desestabilizá-los quando a Índia anunciou, há uh, um ano atrás, que em 15 anos ultrapassaria os Estados Unidos, surgiu a crise do Sri Lanka. Sabe o que é o Sri Lanka, gente? Sri Lanka é um território que fica bem baixo do sul, é uma grande ilha que fica no Oceano Índico, praticamente vizinha da Índia. Estourou uma crise no Sri Lanka que envolveu a Índia. Bastou anunciar que em 15 anos ela ultrapassará os Estados Unidos como economia. A Rússia inventaram crise na Ucrânia. E por que, que inventaram? Porque a Rússia fez um movimento, acho que é do gasoduto ou do oleoduto, acho que é do oleoduto, né? que abasteceu é abastecer a Alemanha. Percebe? Então, portanto, é, é, são países que jogam pesado. Então, a Rússia, sim, pode retomar o caminho do socialismo. Não saberemos como isso vai acontecer. não é Mas ela vive contradições muito peculiares. Ela não conseguiu se livrar de toda a herança. Tanto é que a Grande Guerra Patriótica, a Segunda Guerra Mundial, é chamada como a Grande Guerra Patriótica. O grande herói é Stalin. Quando faz a comemoração da Segunda Guerra, o Putin sobe lá no, no Kremlin e tá lá a foto do Stalin ele prestando homenagem ao grande herói de libertação da da da da Rússia que é a grande grega patriota um georgiano <risos> um georgiano então você vê que são contradições que a gente não domina então sim pode como pode virar em qualquer outro dessas grandes nações chamadas nações em desenvolvimento elas podem é, criar ter, ter contradições tais internas que podem levá-la a, a, a ruptura socialista, não é? é? Não sabemos quanto tempo vai demorar para a China construir o socialismo. É, você vê, eles têm, eles, eles começaram o caminho deles em 49. Eles dizem que estão na etapa preliminar ainda, que agora que eles vão começar, quem sabe, a cheirar, não é, a bilhantina. Agora que nós estamos sentindo o cheirinho da bilhantina do socialismo, entendeu? Que ela é longe ainda. Então assim, tudo bem né os caras têm o que uns mais de cinco mil anos né como nação né como povo né? o povo chinês então para eles a paciência infinita né para eles não tem problema vai demorar o quanto eles quiserem né então assim eu acho que ainda demora bastante eles são muito cautelosos e são muito zelosos desse processo porque o inimigo também não está parado certo a construção socialista não se dá assim Com o socialismo, agora eu vou passear aqui pela Alameda. não é assim o inimigo fica atacando tentando arrebentar com você, e você tem que enfrentar esse inimigo, que até ontem era muito mais poderoso que você, e você agora é mais poderosa que ele. Ainda assim, você não descura das alianças, você ainda joga com habilidade. Portanto, é, acho que vai demorar um bocadinho para a China chegar a uma construção, sei lá, um patamar... Aqui nós temos um alto grau de socialização da produção, não é estamos num patamar muito elevado de consumo socialismo acho que ainda vai demorar um pouquinho eles ainda vão é, vão ainda gramar um pouco para chegar lá a minha, a minha impressão não é? é o processo cubano é um processo doloroso e ao mesmo tempo é, deslumbrante né um povo que mantém a experiência que eles mantêm com o cerco que eles vivem é um negócio de impressionar né? E eu acho que isso se deve fortemente à radical democracia cubana. De todas as experiências socialistas que eu conheço, essa talvez seja a, a, a experiência mais radical de, governa, de governar, de governar uma, um país com base nas forças do povo. É um negócio que impressiona. não é? é? Primeiro que o povo, todo mundo tem sua arma em casa, todo mundo tem treino militar. O exército regular cubano é tem lá, mas o povo é chamado a proteger sua pátria. Entendeu? A, a, a mulher tá lá fritando o ovo dela lá a hora que o, o Raul Castro... Eu não sei como é o nome do, do novo presidente, eu não, não lembro o nome do novo presidente. Vamos falar do Raul, vai, que é herdeiro da, da revolução. assim, os cara estão tá querendo entrar. Hein? Dias Cânel. Então, o Bom. Dias fala o seguinte, estão querendo entrar, galera a mulher lá, desliga o fogo, larga o ovo lá, cata o fuzil, fala assim, vem! Entendeu? E eles não têm bomba atômica como tem a Coreia, porque o Xing Ling lá da, da, da Coreia, ele fala assim, quer brincar de guerra? Quer? Eu tenho o dedinho aqui, aperto o botão, né? Porque o cara, o cara tem bomba atômica, velho. Vamos andar de Coreia. Eu falo, vem, pode vir. É só apertar o botão. O cara um tampinho assim, desse tamanho eu aperto o botão aqui cadê que vocês vão fa fa fazer o que vocês querem vocês são loucos né e olha que Cuba não tem a bomba atômica Cuba tem um povo mobilizado então a experiência cubana é radicalmente é, democrática né uma democracia popular proletária assim radical agora eles foram levados ao isolamento não é e ainda assim conseguiram construir a melhor a melhor é, é, é, é, medicina do mundo né? quer dizer, é um negócio que impressiona. Né? Então, assim, é, agora, Cuba está muito atrasada economicamente. Cuba ainda é um país que depende do commodity. Né? Então, se eles não tiverem produtividade, em, em, em indústria, eles vão ficar naquela... teve um documentário sobre pobreza no mundo, os, os, teve, teve vários cubanos que foram entrevistados, e eles admitem que são pobres. Mas eles dizem, a nossa pobreza é diferente dos da, da, países capitalistas, do Brasil, por exemplo. A pobreza daqui é diferente, a gente aqui não está desamparado. Então, você vê que esse negócio do amparo ao pobre é muito importante. não é? é tem, tem um outro, uma outra pessoa entrevistada e fala o seguinte, antes da Revolução, antes de Fidel, né, um negro não valia um traque aqui em Cuba. Hoje, nós valemos muito. Então, você veja que as questões que nos assolam no Brasil, questão do racismo, questão do machismo... E Cuba tem já grandes avanços, só que é um país economicamente atrasado. Então, essas mudanças que eles querem operar agora é no sentido de industrializar Cuba, de desenvolver economicamente Cuba. Agora, é o seguinte, para uma indústria de qualquer país vender para Cuba, ela não pode ter no componente daquilo que está vendendo, nenhum componente norte-americano. Se tiver um componentezinho norte-americano no que eles querem vender, eles estão proibidos de vender. Percebe? Então, o embargo chega a esse ponto. É o seguinte, ó, eu tenho aqui uma caneta. Mas o tungstênio da caneta é, vem lá dos Estados Unidos. Então, você não pode vender a caneta para... Porque é norte-americano. Não, mas a caneta toda é minha. Mas só o tungstênio, não. Mas... Não pode, porque é, é, é dispositivo americano e nós não vendemos para Cuba. Então, você veja a dificuldade que Cuba vive. Está né? tentando sair disso, fazendo conversas. A presença da China no mundo deve ajudar muito. Cuba sair do... do... Agora, uma coisa que Cuba não quer perder nunca é a independência dela. Isso para ela é essencial, o que, aliás, todo o país deve preservar. Não é? Então, assim, a construção do socialismo em Cuba está tá etapa muito atrasada do ponto de vista econômico do ponto de vista político um avanço enorme como estado um avanço enorme mas como economia muito atraso em razão dos embargos então ela precisa ela precisa conseguir romper o cerco e fazer o caminho dela de industrialização esse é, é, acho que é a grande tarefa do povo cubano na minha impressão não é preciso conhecer melhor lá para saber mas na minha impressão é esse caminho que Cuba teria que seguir. Não é? É... Bom, olha, um dos pilares da construção nacional é o setor produtivo. Eu não chamaria de pilar. Né? Eu chamaria o seguinte. É... Objetivamente, querendo ou não, gostando ou não, há setores da burguesia brasileira que tem contradição com, com o imperialismo norte-americano e mundial. Não é? não é? A questão não é de eu querer ou não, de eu gostar ou não. A questão é que a vida, as contradições, me empurram para as coisas. É mais ou menos com esse negócio da frente ampla. né? Em 1917, 2017, 2017, o Congresso do PCdoB levantou a bandeira da frente ampla. O PT... Tirou sarro, o PSOL tirou sarro, não sei quem mais tirou sarro, um monte de gente tirou sarro. Hoje, tem petista falando em frente ampla. Hoje, tem PSOLista considerando a possibilidade da frente ampla. Freixa é um exemplo. Não é? Como é que é isso? Sabe por quê? Porque a vida impõe. Então, não é uma questão. De mero convencimento. Lógico que você tem o um trampo do convencimento. É óbvio, e como eu disse na minha fala, né? a burguesia brasileira tem suas interesses é, comuns com o capitalismo internacional. Qual deles? Explorar a classe trabalhadora. O que é que arrastou, em grande medida, essa burguesia tacanha brasileira para apoiar Bolsonaro? O filho de gente trabalhistas. Eles construíram um pacote de, de, de, de, de, de, de uma, uma, um programa político que abarcou todo mundo, desde, desde o rentista, que queria desregulamentação mais ainda completa do mercado de capitais, passando pelo monopolista, pelo latifundiário. Não é? que quer plantar já até no topo dos Andes, não é acabar com as matas em volta dos rios, não é? ou seja, por fim, aquele Código Florestal que foi construído a duras penas, não é para plantar já até no topo dos Andes e bobear, não é isso? E até mesmo o setor da chamada burguesia produtiva e mesmo pequena e média burguesia, que também apoiou o Bolsonaro. Por quê? Não, porque acabou os direitos trabalhistas. Eu não tenho mais que gastar dinheiro com... Fundo de garantia, com não sei o quê, com não sei o quê, como... acabou, acabou a aposentadoria. Não é? Então, foi isso na grande frente contra os trabalhadores. Na grande frente contra os trabalhadores. Então, esses caras têm interesses comuns? Tem, porque a contradição fundamental é mantida. A, a, a burguesia vem para uma aliança, mas a contradição, a, a contradição básica, antagônica, fundamental, está mantida. Ela continua sendo inimigo do proletariado, proletariado é inimigo dela. A questão é que o proletariado precisa da independência nacional para abrir caminho para que as contradições de classe amadureçam. É importante entender isso, Camargo. Isso, isso não é da minha aula. Isso é da aula de tática e estratégia. Mas é importante entender isso. Nós atuamos no movimento, não é com o fim em si mesmo de conquistar a independência nacional. A independência nacional ou a dependência do Brasil é um obstáculo no caminho da classe trabalhadora, assim como o tizarismo era um obstáculo no caminho da classe operária russa. Eu preciso deslocar esse adversário do caminho, esse obstáculo, para dar vazão à luta de classes, para que ela amadureça para que a classe trabalhadora amadureça. Para a necessidade da conquista de um poder operário. Percebe? Nós temos é que afastar o obstáculo. É uma tarefa histórica que está posta no nosso caminho. Enquanto a gente não afastar isso, a gente fica com dificuldade de dar trânsito. Isso está em Lênin. Sugiro que vocês leiam Quer Fazer do Lenin? Para mim é uma grande obra. O esquerdismo também é muito bom. Mas o que fazer, para mim, é uma aula de construção de tática e estratégia. É o seguinte, olha, é minha tarefa que está posta. Enquanto persiste, prevalecer o, o, a monarquia, eu não consigo fazer com que a, a luta de classes entre proletários e burgueses amadureça. E veja, ele achava que demoraria um certo tempo para amadurecer a ponto de ruptura. Ele viu que amadureceu em menos de um ano, ele derrotou o crisarismo em fevereiro. Quando chegou em junho, julho, ele falou assim rapaz, o negócio aqui, a contradição de classe entre burguesia e proletariado é uma de tal maneira que eu tenho que ir para a ruptura. Eu tenho que ir para a ruptura. Então, o que nós estamos dizendo aqui é o seguinte, é uma questão de estratégia política. A conquista da independência nacional é uma tarefa do proletariado para que ele abra caminho para a contradição de classe entre ele e a burguesia amadurecerem. Então, o que, que ele vê? Que existe uma contradição efetiva entre a burguesia produtiva, o imperialismo, o latifúndio e o rentismo. O, proletariado, o proletário vê isso e procura de, e demonstra para o cara, fala, cara, você está se ferrando nessa brincadeira. Aí o, o, o, o, o, o burguês brasileiro tem mais medo do trabalhador do que do imperialismo. Só que chega uma hora e fala o assim, rapaz, sabe que não é o caso aqui da gente caminhar com esses caras aqui? Tirar esse cara do meu caminho, não é? E depois eu me, eu me entendo com esse trabalhador, a vida vai dizer se sim ou se não. Não é? Então, eu não trabalho com a ideia do pilar, eu trabalho com a ideia das alianças, que a depender da conjuntura e do desenrolar da história, pode mudar de teor, pode mudar, inclusive, de natureza, não é? Mas, neste momento em que a questão nacional está posta, não é? há contradições concretas. Deixa eu dar um exemplo concreto, vai, a gente não ficar só na abstração. O que aconteceu com a JBS e com a Odebrecht? Por que, que vocês acham que elas foram alvo, privilegiado das operações que a burguesia, que o imperialismo estabeleceu a partir de Curitiba? porque eles estavam tomando o mercado do imperialismo. Não sei se vocês sabem, a Odebrecht ganhou a licitação da reforma do Canal do Panamá. Sabe o que é o Canal do Panamá? O Canal do Panamá atravessa aquele istmo da América Central, Liga o Pacífico ao Atlântico, foi construído não sei quantos anos atrás. A Odebrecht, uma empresa brasileira, ganhou a licitação de reforma e modernização do Canal do Panamá, porque desenvolveu tecnologias construtivas que nenhuma construtora do mundo tinha desenvolvido. Tem ou não tem contradição com o imperialismo? A JBS, o que, que, que, que, que ela mostrou? Que o Brasil era capaz de processar a própria carne, que precisava entregar na mão da Swift. A OdaBS é uma empresa brasileira que mostrou que, ela, que o Brasil é capaz de processar suas commodities e agregar valor a essas commodities no mercado internacional, a preço barato. Quem é a Cátia Abreu? Cátia Abreu, que estava no governo Lula e Dilma, e até hoje <risos> faz a defesa desses caras, compreendeu que naquele tipo de governo, ela e o pessoal que ela representava, crescia economicamente. O Pentágono soltou um documento cujo título é Matas no Brasil, Fazendas nos Estados Unidos, contra o Código Florestal capitaneado pelo Aldo Rebelo. Por quê? Porque o desenvolvimento do agronegócio brasileiro compete com as fazendas americanas, compete com a agricultura subsidiada europeia. Esses caras têm ou não têm contradição com o imperialismo? Tem. O que é que o governo Lula foi capaz de fazer, Lula e Dilma? Trazer um setor do agronegócio produtivo para o colo do campo de cá, que redundou na aliança que elegeu Lula. Ocorre que a crise econômica e as inabilidades do PT levaram, em grande medida, essas forças, essas, esses setores, de volta para o colo do imperialismo, porque as contradições de classe estão embaixo pululando, não é isso? Mas as contradições desses setores produtivos nacionais, seja da, seja do agronegócio, chega, seja da indústria de transformação nacional, setor de máquinas, por exemplo, durante as Olimpíadas qual é o grande promotor de máquinas e equipamentos no Brasil? É que o Brasil estava comprando equipamento de ginástica para as Olimpíadas da Itália. E os caras vieram brigar com o governo brasileiro. Escuta, vocês vão comprar da Itália, não vão comprar nosso? Como é que vai ser isso? Aí a gente até brincou, né? Eu era do governo na época. Ué, mas vocês não são a favor do livre mercado? Não, não, a gente é a favor, né? Eu falei, então, vocês são a favor do livre mercado, os italianos vêm mais barato. Não, mas não pode ser assim. Eu falei, ah, não pode ser assim? Então, precisa re recuperar a né, Constituição. Não é o conceito de indústria nacional, que vocês ajudaram a derrubar. Porque, se vocês olharem para o capítulo da Ordem Econômica Brasileira, ela foi ele foi todo reformado por Fernando Henrique Cardoso, na reforma da, da Constituição. E todo aquele capítulo que era nacionalista, que trabalhava com o conceito de indústria nacional, ele foi derrubado para garantir direitos iguais entre a indústria norte-americana europeia e a indústria brasileira que desmontou nossa indústria. Ah, tem ou não tem contradição desse setor da burguesia nacional brasileira com o imperialismo? Tem, é objetivo. Nós trabalhamos, companheiros, com interesses objetivos. As classes têm interesses objetivos, e as alianças se constroem em cima de interesses objetivos. Não é? Portanto... É, pode ser que a burguesia brasileira, inclusive, se acabe no próximo período, né? se desmonte de tal maneira que ela nem mesmo apite nada. Pode ser. E é óbvio que isso mexe no quadro de alianças. Mas até onde eu alcanço, ela vive contradições. Há setores dela, da burguesia brasileira, que vivem contradições com o imperialismo. Eu quero explorar essas contradições. Eu quero enfraquecer o imperialismo no Brasil, porque ele é o grande inimigo da nação. Ele é que pauta os preços, ele é que pauta a minha vida, ele é que pauta o que eu visto, o que eu como, o que eu ando. Não é? é ele que pauta. Então, a minha guerra não é propriamente contra um capitalismo nacional, muito ruimzinho e fraquinho. A minha guerra é contra o capitalismo internacional. Essa é a minha batalha. Daí a bandeira da independência efetiva e daí é o projeto nacional capaz de trazer para esse campo vasto setor da sociedade. Dentre eles o setor econômico brasileiro. né? O que foi? Outro exemplo. O que foi aquele rapaz que chegou a ser preso? da, OE... Como é que é daquela empresa? Um monte de X. O cara tinha investimento em petróleo, tinha investimento em estaleiro. Como é que era o nome dele? Não sei o um que, X ou LX, não sei o que, EBX? Esqueci blanco, o nome do cara. Lá no Rio de Janeiro. De Hã? Ele deu um branco no nome do cara. É um. É. eu vou ser o maior bilionário do Brasil? Foi. Ele era o, maior... o cara mais rico do Brasil. O que, que esse cara fazia? Eike Batista. Fazia... Eik Batista. Por que, que esse cara foi atacado e foi pra... foram para a garganta dele? Ele é mais desonesto que outro burguês qualquer? Não. Ele é tão desonesto ou honesto quanto qualquer outro burguês. Se eu comparar a honestidade dele com o banqueiro, é capaz dele ir para o céu. O banqueiro, não. não é? No entanto, ele foi atacado por quê? Porque ele era um capitalista brasileiro, do, dentro de um governo progressista, que cresceu e ameaçava a hegemonia econômica de setores importantes é, é, internacionais. Essa burguesia nacional tem ou não tem contradição com esse, com esse, com esse capitalismo norte-americano? Tem. Então, eu quero demonstrar para ela que eu tenho um projeto capaz de incorporá-la no processo. É, mas ela é inimiga dos trabalhadores, não tenho dúvida. Mas eu quero derrotar o imperialismo primeiro. Quero derrotar o rentismo. não é? A partir dessa derrota, aí eu vou me haver com esse pessoal. Vou me haver com eles. E aí nós vamos discutir, vamos debater, vamos lutar, vamos guerrear um contra o outro. Mas eu preciso derrotar o imperialismo. tal. Essa é a minha tarefa como classe trabalhadora não é isso? Por isso, daí por isso. Ah, mas eles não querem, eles preferem imperar. Não, a vida fala mais alto. Nós vamos ver, eles chegaram a não querer, viu? Eu acabei de dar o um exemplo. No governo Lula e Dilma, eles tiveram na banda de cá. Com todas as contradições, não é que eles tiveram na banda de cá e viraram puta, burguês bom, não, eles continuaram sendo burguês. Mas eles preferiram estar aqui, Cátia Abreu, o Eike Batista, o, o, a JBS, o Aldebrecht, eu estar nesse, nesse bunker aqui, do que no bunker, aqui eu tô crescendo, aqui eu tô ganhando, lá eu não ganho. Lá eu fico só de subalterno, eu pego os contratinhos. Entendeu? Aqui não. É lógico, e é isso, eu falo interesse, é interesse material, a burguesia quer ganhar. Você vai ter que oferecer um projeto em que ela ganhe. Está dizendo, não, aqui eu não ganho, aqui eu perco, eu me bandeio para o lado de lá, eu vou para onde eu ganho. Então, você tem que ter um projeto em, em, que, em que ela ganhe, de alguma forma. E é lógico que isso aprofunda as contradições entre ela e os trabalhadores, não tenho a dúvida disso. Que ela vai querer ganhar sem que os trabalhadores tenham direito. E não vamos dizer, não, você vai ganhar, mas os trabalhadores vão ter que ter direito. Que é uma guerra que Getúlio travou contra eles nos anos 30, 40. E que Lula e Dilma travaram contra eles nos anos... 2000 agora há pouco é a mesma guerra eles querem o seguinte não eu quero ganhar mas eu não quero que os trabalhadores tenham direito para aumentar a taxa de lucro não você vai ganhar mas os trabalhadores não ter direito é diferente é unidade e luta não é mas objetivamente a, é, é, a, a, a a mim ainda a mim ainda parece que essa burguesia chamada burguesia brasileira tem contradições objetivas com o imperialismo o latifúndio é, improdutivo especialmente, e o rentismo no Brasil. Então, eu diria isso. Não, nós não estamos prontos para o socialismo ainda, não. Nós estamos lutando contra o Bolsonaro. Né? Nós estamos na luta contra, contra, contra o Bolsonaro. né? Então, nós estamos prontos para a revolução socialista? Não. Nós estamos na luta política para derrotar o Bolsonaro, na frente ampla, com a frente ampla derrotar Bolsonaro. O socialismo tá, ficou mais longe agora. Quando estava no governo Lula e Dilma, a gente até tinha tinha chegado um pouquinho assim, não, a perspectiva talvez a gente possa aqui... Agora, meu velho, agora nós, nós retrocedemos, nós desacumulamos, nós estamos agora mais atrás. Então, a batalha que está posta hoje é a batalha contra Bolsonaro e a derrota não é, da extrema-direita. É isso que está posta. A luta pelo socialismo está se dando no seio, no, no, no, na esteira dessa batalha. A reafirmação do projeto socialista tem que se dar na, na, na esteira da luta política. Mas não está dado nesse momento a Revolução Socialista. O Brasil não está pronto para ela. Nós estamos um bocadinho longe dela ainda, na minha perspectiva. né? Eu acho que eu respondi. Não sei. Posso dar um pitaco? Pode. Pode, Pode. Pode falar, Gervais. Então, vamos lá. O, o capitalismo precisaria chegar à saturação para que se apresentasse o comunismo como a alternativa salvadora do proletário. Essa essa essa visão de Marx ela ela se mostra mais ou menos de acordo com a estupefação de Lênin, quando, quando houve a Revolução bolchevique ele percebeu, assim como disse o Helder, é, ele percebeu que não precisava esperar para que o comunismo se apresentasse como alternativa. E Então, então o que, que acontece? Eu pergunto para vocês... É, seria realmente necessário esperar essa, essa, essa saturação do, do capitalismo? Quer dizer, ele mesmo se autodestruir, como foi dito, ou porque me parece que essa alternativa ela, ela, ela, ela exigiria muita paciência? Não é verdade? Porque parece que as coisas estão são um pouco difíceis, né? Então, a pergunta mais ou menos é essa mesmo, certo? para eu não me enrolar muito, eu não sou assim tão, como é que se diz, é, eu não sou tão rico em verbos, tá? como o Helder tão brilhantemente se coloca, é, mas, então, a, a impressão é essa, sabe? Que Eu ouvi isso de Max, do Capital, e, e houve, assim, um, como é que se diz, um... Houve uma velocidade muito grande na apresentação do comunismo como alternativa. Né? Eu queria que o Helder, com a, sua, com a sua visão tão bonita e tão adiantada dessa realidade, falasse um pouco sobre isso. Bom, é, eu acho que essa, essa é a última pergunta. André, você viu mais alguma outra no, no chat, no, no Facebook? Não reparei, não. Ah, então, eu acho que essa, então, é para finalizar. Vamos lá, olha. O Lenin no Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo, que é o livro dele, um dos, uma das grandes obras dele, ele demonstra que o capitalismo chegou ao seu alto grau de putrefação. Então, a saturação do sistema capitalista, como o sistema falido, já que, que não dá mais conta, dos problemas já está desde 1900 e bolinha. Né? O próprio Marx dizia já, no capital dele, que o capitalismo já estava envelhecido como sistema. Né? Então, você tem a, a, a Revolução Burguesa, e de uma forma muito rápida, o capitalismo mostrou-se, um, acendeu como um sistema revolucionário e rapidamente ele foi caindo para a ideia de um para para realidade na verdade de um sistema reacionário paulatinamente e o Lênin quando ele estuda o imperialismo ele disse que chegou a um alto grau de putrefação então ele chega a dizer que é isso né é, é, as contradições estão é, pressionando as costuras das relações de produção capitalista né as contradições do próprio sistema estão estourando as costuras da revolução da, da, da, da, da, das relações de produção porque essa é a contradição fundamental né as forças produtivas versus relações de produção né as forças produtivas chegam a um determinado grau de desenvolvimento que ela não cabe mais naquela relação de produção né então o Lenin vai dizer chegou um grau tal que no imperialismo por isso chama chama de imperialismo fase superior do capitalismo, ou seja quando ele fala fase superior, não é que a fase melhora, é a fase piora, ou seja, é o alto grau de putrefação do sistema ele já não dá mais conta, não é? E ele continua se desenvolvendo, desenvolvendo inclusive os mecanismos de dominação que ele vai usar. Então, o, o capitalismo já chegava no imperialismo. O imperialismo começa em 1873, primeira grande crise, uma das primeiras grandes crises do sistema que vai redundar em o que é o imperialismo? É quando um começa a comer o outro, né? Você sai do capitalismo concorrencial, em que você ficava concorrendo no, no mesmo país, ou então no mercado internacional, e você começa o a, a surgimento dos grandes monopólios, que o Marx já estava apontando, que a tendência é a concentração. Ele vai apontar isso no, no, no, também no livro dele, O Capital. A tendência do capitalismo, do capital, é a concentração. Então ele leva aos monopólios, ele leva necessariamente ao monopólio. O vai, baseado nisso, ele vai estudar. É, o capitalismo da época, ele o seguinte chegou a um alto grau de concentração. A crise a crise de 70, de 1873 levou a, a mai, uma ainda maior concentração em conglomerados internacionais. Ele estuda isso, inclusive fazendo tabela e tudo mais. Né? Então, ele fala assim, ó, chegou a um alto grau de concentração em que existe uma minoria dominando, senhora dos meios de produção e dominando as riquezas, e uma imensa maioria... Fora. E é ali que Lenin começa a mostrar as co outras contradições do sistema. Que além da contradição de classe, classe contra classe, tem a contradição entre a, e a burguesia contra a burguesia, vai ter a contradição entre burguesia e nação. Então, ele vai desenvolver a teoria do imperialismo, e é o seguinte, há uma contradição, outra nós vamos tentar. É a contradição do capital e as nações, sobretudo as nações subdesenvolvidas. Não é? Então ele, ele vai demonstrando que o que, que o que o capitalismo já está num alto grau de putrefação, não é? Bom, mas para que eu faça a revolução eu preciso das consciências. Existem dois fatores que compõem o processo revolucionário: fator objetivo e subjetivo. O fator subjetivo objetivo é o quê? É uma alta crise no sistema. O sistema está em um em tal grau de crise que ele não consegue encontrar soluções no âmbito de si mesmo naquele momento histórico, naquela dada conjuntura. Então, ele está um ponto ápice de crise. Mas, junto disso, é preciso ter uma crise política. E que crise é essa? É quando os de cima não conseguem mais governar e os de baixo não querem ser mais governados pelos de cima. Então é preciso que os trabalhadores tenham um alto grau de consciência de classe para si mesma. Só uma coisinha, o alto grau de putrefação que você fala é caracterizado pela desigualdade social? Uma delas. Talvez a mais a mais saliente seja essa, a desigualdade social, ou seja, essa concentração demais aqui e a, e, a, e a exclusão não é, do, da, da partição do bolo de uma imensa maioria que é explorada. Que é de onde se arranca a riqueza, mas a, a, a quem não volta a riqueza. Então, esse é um alto grau de contradição do sistema, não é? mas que gera outros grandes problemas problemas de superprodução. Você produz demais e ninguém consegue consumir. Hoje, a humanidade produz alimento capaz de alimentá-la três vezes multiplica três vezes 7,5 bilhões. Ou se produz alimento suficiente. Eu estava numa aula da GV. Eu sou formado em gestão pública pela GV. Eu estava nas raras aulas presenciais da da, da GV e o, o, o tópico da aula era como é que nós desenvolvemos tecnologias de produção de alimentos que barateassem o alimento e alimentasse o mundo. Eu falei, <risos> eu levantei o dedinho assim, né? O, o, o único comunista no meio do um monte de liberal. Eu, Escuta, o problema não está aí. Ah, não, não. Está no regime de distribuição. Está no regime de, de propriedade ou se produz alimento que alimenta três vezes a humanidade. O problema não está em... O problema está em socializar a propriedade. Aí, pronto, foi uma confusão. É, eu sou comunista. Tá, mas, eu sou, mas eu sou mesmo. Você está me xingando, você está me elogiando. Isso é comunista mesmo. Entendeu? Então, assim, é, existe crise de superabundância de produção no mundo que não consegue consumir tudo que se produz. Não é? Não é? Há freios no processo tecnológico. Por quê? Porque o capital ele faz investimentos tecnológicos, de revolução tecnológica, para aumentar os seus ganhos de capital. Qualquer outra inovação, ele vai, ele vai botar de canto. É? Então, todas as potencialidades da humanidade são freadas na lógica do sistema capitalista. Não é? Tecnologia, ciência, cultura, é, é, vida social, tudo isso é contaminado por um sistema de apodrecimento geral. As relações entre marido e mulher são apodrecidas pela lógica do imperialismo. A gente, às vezes, não vê essa relação... Nossa, é! As relações patriarcais, a, a, a, a, cada vez mais aprofundadas e apodrecidas, né? a agressão à mulher, o nível de feminicídio no mundo, só aumenta. Só aumenta. não é? Os assassinatos racistas só aumentam no mundo. Não é só que os dados estão ficando mais evidentes, é que aumentou mesmo, estão matando mais pessoas negras, estão matando mais mulheres, estão matando mais homossexuais, estão matando mais índios, porque as contradições chegaram a tal ponto que tá indo para isso. Mata-se de fome, mata-se de violência, mata-se de tiro. A violência nas cidades. da deterioração da vida em vizinhança. As pessoas estão confinadas em casa, nos grandes centros. Elas não saem. Não é por causa da Covid, não. Já era um fenômeno anterior à Covid. As pessoas, aqui em São Paulo, que é onde eu moro, as pessoas preferem estar em casa. Porque se sentem mais seguras em casa, porque não precisam se deslocar para lugares muito cheios, porque não tem que pegar trânsito. Ou seja, ar poluído... A vida nas cidades é um inferno. Isso aqui é uma poluída, é podre as cidades. Porque o sistema é o seguinte: eu preciso ganhar dinheiro. Vou dar um exemplo sobre o negócio de aquecimento global. Se você consultar qualquer climatologista sério, ele vai dizer: gente, não vamos exagerar. Aí ele, aí ele dá o um recado. De onde é que saiu a ideia da, da, da camada de ozônio furada pelo CFC? da própria indústria produtora do CFC. Por quê? Porque as patentes iam cair. As patentes caindo, o preço do gás ia para o chão. Então, eles tiveram que inventar uma história para dizer o seguinte, é preciso substituir esse gás por outro e aí manter os níveis de rendimento da venda de gás. Outro exemplo, A água. Você pode procurar esses vídeos em qualquer lugar do, no YouTube. Como é que surge a água engarrafada, minha gente? Uma campanha da indústria de bebidas norte-americana contra o sistema de saneamento de Nova York. A água de Nova York é a, a água mais limpa que você podia beber na torneira. Você até vê a filme antigo, né? Você vê a filme antigo, o cara catando água da torneira para beber, lembra? Quem, quem é velho vai lembrar, quem é novo assim que nem a Andressa não vai lembrar, né? Mas quem já viu, viu, viu é, o, o cara ia na torneira beber água? Como eu moleque, eu, eu ia no bar, dona, dona Mercedes aqui no bar aqui, aqui não, né? onde eu morava, né? Da minha mãe. A dona Mercedes vinha me dar água. A dona Mercedes ela não vendia água, ela abria a torneira enchia um copo e me entregava, porque a água é da Sabesp a água é da Sabesp, porra, você bebe água, a água tá limpa, não é? A indústria, a indústria de bebezão nova iorquina falou assim, precisamos ganhar dinheiro com água. Começou uma campanha né, para macular a imagem e, e plantar dúvida na cabeça do cidadão nova Iorquino. A água que vem da torneira não é salutar. Beba água mineral engarrafada. E aí, e hoje, você é. vai em qualquer bar, você pede água, o cara te oferece uma garrafa. Então, assim, toda a campanha contra, contra o ovo. O ovo da colesterol. Vai investigar o que, é que tem por trás da campanha contra o ovo que dá colesterol. Vai investigar o que tem por trás da campanha contra a manteiga que dá colesterol. A indústria de margarina. Que é da onde? Da onde? Da onde? é a indústria de margarina? Estados Unidos e Europa. E eu, tô onde é que é a indústria de manteiga? Ela é brasileira. Ah, não coma manteiga. Porque manteiga dá colesterol. Colesterol que você combate com uma caminhada na ladeira. Mas não coma. Coma margarina. Você pode, inclusive, limpar seu carro com ela. Você pega o carro, a margarina, passa no carro. Sabe que você pode ilustrar o seu carro com a margarina? Não beba água. Beba Coca-Cola. Ofereça, ofereça refrigerante para o seu filho. Não beba Gatorade. Gatorade é melhor que água. Lembra disso? Gatorade é melhor que água. Como assim? Não, porque lá tem um sais, não sei o que, que você bebe, os atletas. Tchum, tchum, tchum bebe de Litorade. Rapaz, vai beber água de coco? Não, não, tem que beber gatorade. Entendeu? Portanto, é, é, enfim, eu sempre desconfio das campanhas, certo? Ou seja, o sistema ele é todo apodrecido em favor das taxas de lucro. E aí tem um problema, que é também da podridão do sistema. O Marx já tinha apontado isso e o Lenin também. O aumento da composição orgânica do capital. Olha que nome palavrão feio. O que, que é isso, companheiros? E aí eu vou ver se eu consigo encerrar. Mas vocês falaram que é até as 22, não é isso? É isso? Bom, então tá bom. O que que é a compo vocês, não sei se vocês viram na aula de economia. Acho que não, porque aqui é nível básico, né? Acho que vocês não devem ter visto isso na aula de economia. Mas eu vou adiantar para vocês. É de outro nível, mas é importante entender. né? O que acontece? O capital precisa aumentar sempre a taxa de lucro. Certo? Nós sabemos o que é lucro, né? Eu desconto tudo e o que sobrar para mim é lucro, certo? Só que esse lucro não vem do nada. Esse lucro vem do trabalho. Ou seja, lucro não se confunde com mais-valia, mas ele tem a ver com ela, porque ela produz... A mais, né? o trabalhador produz valores para o capitalista, ele pega aqueles valores, não é? paga um monte de coisa com aqueles valores produzidos pelos capitais que, é, que depois é transformado em dinheiro e o que sobra do que eu paguei é o meu lucro. Eu preciso sempre ter uma taxa de lucro mais elevada por porque senão, senão eu sou engolido pelo meu concorrente. Se eu tiver taxa de lucro melhores que a minha, ele me engole. Então eu tenho que ter... então o que, é que eu faço? Bom eu tenho que investir em tecnologia para aumentar a produtividade do trabalho. Eu preciso robotizar, automatizar a produção, porque quanto mais eu automatizo, mais eu intensifico o processo produtivo. Só que, ao investir em tecnologia, eu estou investindo em capital morto, não em capital vivo. Ao investir em capital morto, eu peso o meu capital. Fica pesado, a metade de lucro diminui. Por quê? Porque aumentou o meu custo em capital morto. De onde é que eu vou tirar a minha taxa de lucro? Do capital vivo, do capital variável, que é o trabalhador. Então, o que é que eu faço? Eu não só uso a tecnologia para intensificar o processo produtivo e aumentar a taxa de mais-valia pela mais-valia relativa, ou seja, produzo mais na mesma hora. Não é? Eu crio mecanismos na legislação, por exemplo, que esticam a jornada, que eu aumento, eu aumento a extração de, de masalia absoluta. Não é? Ocorre que quanto mais eu preciso aumentar a minha taxa de lucro, eu preciso investir mais em tecnologia. Eu, então, investo mais em capital morto. E isso diminui a taxa de lucro. Ou seja, o sistema capitalista entrou numa, numa espécie de, de, de entropia em que ele, ele começa a ser, a ser esmigalhado por ele mesmo. E aí ele procura saídas. Uma delas é desregulamenta as relações de trabalho. Simplifica o um processo produtivo para o trabalhador. Diminui o salário. Aumenta o exército industrial de reserva, porque eu pressiono o está dentro para receber menos. Todas essas coisas permanecem inalteradas. Só ganho rompagem nova. Mas elas permanecem inalteradas. Bota o cara para trabalhar em casa. Porque eu diminuo o custo. Transfiro o custo para ele. Então, ou seja, o capital vai jogando de toda maneira para aumentar a taxa de lucro. Só que ele vive numa encalacrada, porque para aumentar a taxa de lucro, ele tem que investir em capital morto. Não em capital vivo. E aí diminui dificulta a taxa de lucro dele. Aí entra o rentismo. Fala, não, mas você não precisa ter essa dor de cabeça, velho. Você bota 10 contas aqui e você vai receber 50 lá. Deixa dinheiro gerar dinheiro. As bolhas. vivo agora. Você não precisa ter dor de cabeça com o trabalhador. Não precisa ter dor de cabeça você bota dinheiro aqui, o mercado de capital gira o seu dinheiro, você ganha dinheiro. Você não precisa ter dor de cabeça com a indústria. E lá vem o rentista em naco, Come a indústria desmembra aquela empresa, vende aos pedaços não é? e vai desmontando parques produtivos por aí afora para o incremento do, trabalho, do rentismo. Portanto, o rentismo, o parasitismo, a estagnação econômica, não é? a, a, a, a, as dificuldades em torno do aumento da produtividade do trabalho, hum. né? a, a, a crise social, a crise moral, tudo isso é produto de um sistema já todo apodrecido. Agora, por que, que ele subsiste? Porque ele tem estruturas de dominação de classe. Ele tem Estado na mão dele e ele tem estruturas de dominação de classe, que são os meios de comunicação, que agora são as redes sociais. Ou seja, ele tem estruturas de dominação que procura, procura fazer o quê? Ensombrecer as contradições em as contradições. Então, o trabalhador vai trabalhar todo dia, o problema não é que o patrão dele o explora. Né? O problema é que o PT roubou. Né? O, problema, o problema são os comunistas, esse monte de comunista. Olha, foi feita uma pesquisa, não tem muito tempo. Né? O que é que a pessoa entende por esquerda? Sabe o que é uma pessoa de esquerda? para a boa parte das pessoas, uma pessoa chata. Para o de direita. O que é uma pessoa de direita? É uma pessoa correta. é uma pessoa direita? É uma pessoa direita. Bom. Não, mas é de direita. Não, é uma pessoa direita. Se você diz que ele, são é muito um chato. Bertolt Brecht, um poeta alemão e dramaturgo, ele também não facilitou a nossa vida, né? Porque ele diz uma verdade insofismável, não é? ele fala do comunista, o poema dele chama comunista, né? Tem um verso que ele diz assim, onde ele senta, se senta a insatisfação. Não é isso que nós somos? Nós não somos aquele espírito que nega? Companheiros, pela tradição bíblica cristã, qual é o espírito que nega? O diabo. O diabo é o espírito que nega. Deus é o símbolo. O demônio é o diabo. A palavra diabo vem de di. Ele divide. Porque ele questiona. Mas será que isso é assim mesmo? Será que isso é desse jeito mesmo? Mas veja só. Ele diz que você não pode comer aquela fruta lá. Mas por que você não pode comer aquela fruta lá? Tanta árvore que tem aqui. Só porque é aquela que você não pode comer. Mas então por que, que essa árvore tá lá, se você não pode comer? Aí a sujeita, que é mais inteligente que o sujeito, né? Vamos combinar, né? Ela era mais sagaz. Ela falou assim, rapaz, não é que é mesmo? Por que acha que aquela fruta tá lá? E é tão bonita, né? Ele falou assim, você não acha, não? Eu também acho que aquela é muito bonita. Ela fala, vou dar só uma deitada. Aí o outro, oh, não fala não, meu, Pô, não é problema. Você é besta, cara, eu só vou... Ela, pinhaco, mordeu. Falou assim, rapaz, olha como você é gostoso. Quem? A fruta, não, você mesmo, vem cá, a gente ter uma conversinha aqui. Entendeu? O que, que é o espírito que nega? É o espírito que contradiz. O que, que é um comunista? Ele é o cara que chega na reunião de família e fala que o problema do Brasil começa lá com as capitanias hereditárias. Esse desgraçado desse cara estuda muito. Aí ele chega aqui na reunião de família, a gente quer xingar alguém, ele já coloca assim, não, fala assim, mas não, você não pode xingar assim. Porque isso é racismo. Olha, ele não pode chamar o cara de preto. Não, você não pode chamar o cara de preto assim. Não pode chamar, não pode chamar ela de kenga também, não. Porque isso é machismo. Não é isso? A gente é o espírito que nega. É o espírito da ciência. Qual é o espírito que nega? O da ciência. Karl Marx vai dizer para a filha dele, a filha dele, pai, qual é a grande consigna, qual é a grande lema da sua vida? Duvidar sempre. Duvide o tempo inteiro. Ai, quem é que pode com um sujeito e com uma sujeita assim? Acaba chega na reunião da família, <risos> olha para a cara do tio, assim, cara de santo de bispo, né? porque você sabe que tem tio que é assim. né? Ele, ele é ele é um palhaço na rua e um bispo em casa. né Só então, aquela cara de bispo dele assim, você fala assim, hum, aí tem. <risos> você começa a perguntar para ele, você é um incômodo. Por quê? Porque a geração da consciência eu queria chegar, tô brincando, para chegar à seguinte questão. A geração da consciência se dá a partir do entendimento das contradições. É quando a pessoa vê e enxerga as contradições. A burguesia faz de tudo com a ajuda da igreja, da televisão, de tudo que é lugar para que as pessoas não enxerguem contradições. Especialmente as contradições de classe. Não é? eles vão minimizar, se não tiver jeito, eles minimizam. Então, portanto, há uma máquina de dominação de classe que parte da onde está concentrada, em grande medida, onde? No Estado. Voltamos à nossa tese lá do começo da aula. O que, é que nós dizemos? O que é, que é o socialismo? O socialismo é o Estado proletário, é o poder na mão da classe trabalhadora, para que ela exerça o seu poder político sobre a burguesia, Ali arrancar os meios de produção. A burguesia sabe disso. Desde que ela leu o Manifesto de 1848, ela sabe. Ela falou, eita, é isso que vocês querem? É isso que nós queremos. O Marx vai dizer, nós, ele diz lá, nós não vamos esconder nossos interesses, nossos intentos. Nosso intento é lhe tirar a propriedade da sua mão. A burguesia, aí não vai, aí não vou deixar. Então, ela vai usar a máquina que ela tem, burguesa, para conter o proletariado. Não é? E a máquina dela, ela vai usar a violência da polícia e do exército, mas ela vai usar a escola, ela vai usar a imprensa ou a mídia hoje em dia, né? Ela vai usar as artes. Tudo que tiver alcance dela para garantir a sua dominação, ela o fará. Não é? Por isso que a luta é pelo Estado. A luta é pelo poder político. E nós temos então que palmilhar, agora, vocês vão ter isso na aula de política de tática e estratégia, mas eu só estou adiantando. É o seguinte, como é que eu levo... E aí Eu acho que essa é a grande pergunta que nós temos que nos fazer na aula seguinte. Como é que eu levo os trabalhadores brasileiros à tomada de consciência de que a dominação de classe é o problema que ele vive, e que ele precisa se libertar dela? Veja, não é, um, não é uma linha salvacionista porque tem uma galera aí que tem aquela, aquela linha meio cristã, salvacionista, não é isso. Como é que o trabalhador toma consciência política e compreende que a luta pelo socialismo é a sua luta e que ele precisa destronar a burguesia? Não é? Essa é a pergunta. Por qual caminho? Lenin vai responder a isso. Ele vai dizer que é pela política. Lenin vai dizer que o ponto frágil da dominação de classe da burguesia é justamente a política. Por quê? Porque o um menino e a menina recebem a ideologia burguesa pelo leite materno. Essa é uma imagem forte que ele usa. não é? Nasceu ali no seio da família, que é formatada segundo os ditames da burguesia, a, a criança já entra no mundo da propriedade privada e do capitalismo, da ideia de que aquilo é o correto, de que aquilo é o normal. E ela vai crescer ao longo da sua vida, formada a partir daí. O Lênin fala, como é que eu combato isso que é formado lá no berço, que é reafirmado cotidianamente pela escola, pelos meios de comunicação, pela igreja, pelas artes, pela literatura, como é que eu combato isso? Como é que eu venço isso? E ele diz mais, isso não é de ontem, isso são milênios de sociedade de classes, que vem lá da época da, do escravagismo. Foram 3 mil anos de escravagismo, depois mais mil anos de feudalismo, já estamos aí para uns 500 anos, eu acho, mais ou menos, né, de capitalismo, não é? Como é que eu combato esses, todos esses anos de dominação de o seguinte, é, existe quem tem, quem não tem, existe pobre, existe rico, e isso é o normal. Como é que eu combato isso? O Lênin vai dizer, é pela política. É a hora que o cara vive a contradição mais aguda naquele momento histórico político que ele pode ascender para a consciência de que aquilo que ele está vivendo tem uma razão, uma raiz de fundo. E aí o Lênin vai ensinar. Que uma coisa que nós precisamos desenvolver, aplicar mais. Que a consciência socialista não vem de dentro, ela vem de fora. Ela não vem de dentro, ela não é espontânea. Ela vem de fora. Daí a necessidade do Partido Comunista, ou seja, da vanguarda dos trabalhadores, atuar junto aos trabalhadores, na luta política concreta, conjuntural imediata, e buscar fazer com que ele compreenda que aquela vitória ou derrota que ele teve naquela batalha não é, está relacionado com uma luta muito maior, que é a luta pelo socialismo. Aliás, o Marx é ser cruel, vai dizer é o seguinte, aliás, os trabalhadores aprendem mais na derrota do que na vitória. Quanto mais ele percebe Queiram enfrentar o seu inimigo de classe, ele só tem derrotas. Ele fala o seguinte: Eita! Mas por que, que eu. Tal? Mesmo nas vitórias, elas são momentâneas. Nós sabemos, nós, quem quer é do movimento sindical, sabe. Você conquistou aqui um negócio, hoje amanhã você perdeu para a inflação, você perdeu para não sei o quê, você perdeu para não sei o quê. Não é? Então, é, é no bojo da luta política que nós construímos a consciência socialista. Mas essa consciência não se constrói com proselitismo, com sermão. Isso se constrói vivendo junto com o povo a sua luta política e elevando sua consciência a partir de cada batalha que ele vive. Por isso que eu digo que nós não estamos prontos para a Revolução Socialista hoje. A grande batalha agora é contra Bolsonaro. É preciso que o povo aprenda pela sua experiência que a extrema direita é para ele um problema. Então, a grande tarefa dos trabalhadores na atualidade é deslocar a extrema-direita do poder. Ou seja, o Renato Rabelo disse isso uma vez. Aliás, o Renato vive dizendo isso o tempo inteiro. Ele, e o João, todo mundo. O Leme já disse isso. Mas eu lembro que a gente estava na crise do impeachment. E o Renato falou o seguinte: Olha, gente, se o povo brasileiro precisa viver mais algum tempo de neoliberalismo. Isso é porque havia o risco do PSDB abocanhar ou aquela coisa do Temer, né? Se o povo brasileiro quiser e precisar viver isso, ele vai ter que viver. Porque as pessoas ganham consciência a partir de sua própria experiência. Não é a partir da pregação na orelha só. Mas é a partir da própria experiência. O povo é assim, ele precisa viver aquela experiência. Não é? Então, o povo optou pela experiência da extrema-direita. Foi o povo que optou por essa experiência. Não porque ele é burro, não porque ele é gado. Eu fico irritado com essa abordagem. É porque ele precisava experimentar. Ele tinha vivido a experiência neoliberal dos, dos tucanos, depois ele viveu a experiência social-democrata avançada, progressista do Lula e do PT, e falou o seguinte, bom, alguma coisa não deu certo aqui. Na percepção do povo, pode ser uma percepção equivocada, mas na percepção do povo, alguma coisa não deu certo. Eu vou ter que experimentar um outro caminho. Experimentou a extrema direita. Até onde vai essa experiência do povo, nós precisamos saber. Se vai até 22 ou se vai até depois. Nós não sabemos. Nós estamos lutando para que ele experimente rápido e veja o seguinte. Não, eu não quero mais essa experiência, eu quero outra. O sofrimento é? é um grande professor, né? Oi, desculpa. O sofrimento é um grande professor. É. A experiência sofrida, então, é uma grande missão. É. É. E também as experiências boas. Né? Eu acho que é o conjunto é. da obra, né, Gervásio? É o conjunto da obra, ou seja, experimentar coisas. Né? Talvez o povo opte por voltar e falar assim, rapaz, aquele barbudo lá, vamos experimentar de novo ele? <risos> Para estava bom, não estava? Tinha umas coisas erradas lá, mas estava bom, vamos voltar. Ou são experiências que o povo vai ter que viver. E nós, como, como força consciente... Pro... De, de, de vanguarda, temos que atuar no nível da luta do povo, mas não atuar nesse nível, nos resignando a este nível, mas buscando elevar, disputando opinião, demonstrando que há coisa melhor, que há caminhos melhores para esse mesmo povo. Portanto, é a experiência política do povo ao lado do trabalho do Partido Comunista para a introdução da consciência socialista, que pode levar o povo mais cedo ou mais tarde, não é, a consciência da cidade da luta contra o capital, não é? E isso aliado, obviamente, às contradições vividas pelo povo na lógica do capitalismo, não é isso? Então assim são é, é, é como diz o, o, o nosso querido é, Nivaldo Santana, né, pai do nosso André Sintra, né? é, não há... Ele fala assim, é, como é que ele fala? É, é, de vez em quando aparecem respostas simples para problemas complexos, que via de regra são as respostas erradas, porque não existe resposta simples para problemas complexos. Para problemas complexos, só respostas complexas são capazes de, de, de, de resolver. Então, portanto não há não há simplismo, não há espaço para simplismo nas nossas abordagens. Nós precisamos olhar a complexidade tal qual ela é. Por isso, e aí eu vou eu prometo encerrar, que encerrar, quem precisa estudar, camaradas. Por isso que um curso desse é importante. Por isso que é preciso ler o Lenin, ler o Marx, ler o João Amazonas, ler o Renato Rabelo, né? Precisa estudar. Não só estudar os clássicos, ler os livros, que é muito importante. Uma das coisas uma... mais importantes que tem, né? Mas é só para o Brasil, entender o Brasil, compreender compreender o povo, a psicologia dele, como é que ele vive, como é que ele pensa, como é que ele sente, como é que ele, como é que é esse povo, povo ao qual nós pertencemos. Que eu acho uma coisa muito estranha quando como não porque o povo e você é o quê? Você é o magnata do petróleo, você é dono do Itaú, você é povo também, então se entenda, velho, né? Então, assim, é importante que a gente... Para isso, nós precisamos estudar. Né? A gente precisa sair do lugar comum, a gente precisa sair da zona de conforto, precisamos estudar, tem um problema. Então, como é que eu, é que eu resolvo esse problema? né? Eu preciso estudar, então, para resolver esse problema. Então, camaradas, não só de curso vive o comunista. Eles são importantes, são fundamentais, mas é preciso que os camaradas enfrentem não é, é os textos e os dados que a realidade nos apresenta. né? E digo a vocês, é uma delícia. não é? Tem uns que vendem o estudo como algo é, é, doloroso, laborioso. Tal. Dá trabalho, não é que não dá trabalho. Mas é prazerosíssimo. Você catar o, o, o Stalin, o Lenin, o Marx e ler, você fala assim, rapaz, vai para isso aqui? Isso né? Eu queria dizer esse negócio eu não sabia dizer, ele soube dizer para mim. não é? é? Eu falo isso que a minha, a minha primeira experiência com o livro marxista foi isso. Eu tinha 17 anos, é, fui para a primeira minha primeira reunião de base comunista, é, saí de lá com o um livro do Stalin na mão, Materialismo Histórico e Materialismo Dialético, fui para casa, não é? era um fim de semana, fui para casa, foi de manhã atividade, à tarde eu sentei e numa tarde... Eu li, que é um livrinho muito, muito fininho, né? Eu li aquele negócio. Eu lembro até hoje a imagem, assim. Eu estava eu tava de cabeça baixa, concentrado, lendo. E aí, quando acabou o livro, eu fechei o livro, olhei para a parede na minha frente, que a minha, a minha mesa era empurrada na parede. Falei o seguinte, é isso. Falei bem assim para a parede, é isso. Desde então, cara, eu fico lendo esses caras. Assim, porra, meu... É como se, sabe como se você tivesse, tirasse gás do olho? Você tira gás, fala assim, pô, entendi. É lógico que eu tinha entendido o básico, não né? tinha entendido tudo, mas eu entendi, falei, pá, agora estou sacando, qual é que é a onda aqui. E aí comecei a ler outros caras, entendeu? Eu acho que os grandes líderes do Partido Comunista, para liderar as massas, precisam estudar. Né? Para isso tudo, para poder entender o que está acontecendo e meter a mão nisso e levar para o melhor caminho. Sim. Então, camaradas, eu encerro eu acho que é a última, né? isso, Andressa, não é isso, Andressa? É a última, é isso mesmo. fazer uma observaçãozinha rápida a respeito da... Rapidinha. Agora é bem rápido, hein? <risos> bem, rapidinho, bem rapidinho. Então, Helder, é o seguinte. Da sua fala, da sua fala ela, ela está comprovadamente garantida na lembrança de quem participou, tá e mas o mais comovente do que você falou e que vai ficar reverberando aqui na cabeça desse velhinho hum. é o seguinte você disse assim é, o preto em Cuba não valia um traque antes da revolução para mim essa parte foi a mais comovente que vai é ficar sempre gravada certo e eu agradeço Agradeço e peço desculpas por não ter participado mais, porque, na verdade, eu só comecei a participar mesmo. Quando eu descobri que se eu apertasse o dedinho ali, o meu som. Aí então, eu fiz uma participação ele respondeu: eu falei, mas estão me ouvindo? Eu teria participado <risos> mais até. Naquela hora, naquela hora que eu falei assim, o Henrique Batista. E você falou: É o nem Batista. Eu falei: Meu Deus, estou me ouvindo é. Só a partir daí que eu me senti um pouco mais animado a, de repente, fazer alguma participação. Mas, muito na bem. próxima semana, eu prometo que vou participar Isso. com mais ação e mais, mais alegremente. Muito boa noite. Muito obrigado, Gervásio. Quero agradecer ao Gervásio, quero agradecer ao André, quero agradecer o André, a todo mundo que está aqui participando. É sempre, é, é sempre um prazer para mim dar aula. Eu gosto muito da aula na, na Escola do Partido. É, a gente montou aqui a escola aqui em São Paulo, espero que vocês consigam estruturar bem as coisas por aí na formação de vocês, porque é sempre um prazer dar aula, é sempre um prazer trocar ideias, ouvir questionamentos e procurar um pouco que a gente sabe e colaborar com algum entendimento e tal, e a gente também aprende pra caramba, porque a gente vai ouvindo as questões, vai vai também acrescentando também, então eu quero agradecer a todos, a todos e todas, Quero reiterar que é importante a gente estudar, porque não só porque é necessário, mas também porque é gostoso. Estudar é um prazer. Você né? aprende até quando ensina. Exatamente. Então, eu quero agradecer, quero dar boa noite a todos e a todas, e espero ter colaborado um pouquinho, ao menos para despertar a curiosidade de vocês a entender melhor a realidade mundial e brasileira a partir do marxismo, né? E ter dado a vocês elementos para continuarem os estudos de vocês, tá bom? Adeus, muito obrigado. É. Aí. E agradecer também aí a sua presença, agradecer a todos que ficaram com a gente até agora, acho que pelo, pelas perguntas o pessoal aproveitou muito a aula, e como eu sempre disse, se alguém tiver mais alguma pergunta, quiser encaminhar depois, a gente dá um jeito aí também de encaminhar para o Helder, Você... posso te encaminhar, Helder? Pode, pode, pode. <risos> Tá e não esqueçam de ler, e não esqueçam daquela aquela bibliografia que eu coloquei no final, tá? Se vocês quiserem depois pegar essas lâminas e, e distribuir, pode distribuir. Aquela, aquela leitura, eu acho que vai ajudar bastante a fixar alguns elementos que foram abordados na aula de hoje. Certo. Então, para quem, quem quiser a apresentação, entre em contato comigo aqui, a gente tem a gravação, também está disponível no Facebook. E agradeço também que assistiu pelo Facebook, é... E gente, boa noite. Na semana que vem é a nossa próxima aula às 19 horas. E boa noite a todos. Então, até semana que vem. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Valeu.